Está girando ali, já vai ativar. Uhum. Pronto. Sim. Obrigado, Manuel. Então, boa tarde a todos e todas. É, é, vamos dar início à sessão de defesa da dissertação de mestrado é, do, do professor Lauro é, Joffer, filho e o. É, eu aqui. E. Bom, o título é O Estado contra os Caiuá e Guarani. Estudo sobre as audiências públicas da Comissão Nacional da Verdade em Dourados, MS. Bom, e aí eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo aí pela, pela transição que o, o, o Manuel está fazendo. E, e agora agradecer especialmente a banca, que, que é composta pelos professores é, Antônio Ricardo Souza Lima, Simone Becker e Tonico Benítez. Laura, você teve uma, uma banca privilegiada, né? Então, eu acho que é, cada um... É, são três especialistas, né? Em, em, em temas que tocam diretamente no teu objeto de, de dissertação, né? E o Tonico, por ser o, o primeiro antropólogo caiuá, que Mato Grosso do Sul, e fez uma formação toda, uma ótima formação, né, no Rio de Janeiro, e vem realizando muita pesquisa já há, vários, há mais de uma década, né, e é uma referência para todos nós aqui nas pesquisas e muito bom né contar com, com um, um pesquisador que também é um agente político e já que seu tema também está muito focado nessa questão, a Simone Beck, que é professora no programa, nossa colega. E eu lembro das nossas conversas, como você falava, que o tanto que a disciplina que ela, te, te, que ela ofereceu, que você fez, ela te ajudou na discussão do, do, do trabalho, né? as discussões com Foucault e várias, vários outros autores. O professor Antônio Cardes, né, que, bom, dispensa falar da, da, da competência e do reconhecimento da obra dele. Eu, por exemplo, eu li a, a, a tese do, do, do Antônio quando eu, tava, eu dava curso na Upan. É, há muito tempo atrás, eu morava em Cuiabá, né? E trabalhava na organização parceira da Opan, e a gente fazia esse curso junto. E, a, e eu li ainda o, uma cópia da, da encadernada, né? Então, só para contar, que são referências muito importantes para nós. E um, um trabalho que dialoga também diretamente com o seu objeto, né? Então, a, acho que você poderia ter um tempo aí, né? Como é de costume para fazer a apresentação do seu trabalho, aí uns 15 a 20 minutos. Enquanto a gente aguarda também, nesse tempo a gente espera que o turismo consiga entrar, ele está em Jaguapiré, e o sinal está meio oscilando lá, mas ele deve conseguir entrar, e aí, aí já, a gente já completa a banca. Então, é, mais uma vez, agradecer a todos e todas, né, e passo a palavra para o Lauro, que pode iniciar a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, boa, boa tarde a todas, a todos e a todes. É, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer também ao meu orientador, né, o professor doutor Levi Marques Pereira, e ao meu co-orientador, professor doutor Manuel Munhoz Caleiro, assim como aos ilustres professores que aceitaram gentilmente compor essa banca né, examinadora, como disse o professor Levi, o professor doutor Antônio Carlos Souza Lima, a professora doutora Simone Becker, o professor doutor Tônico Benítez, e também agradeço ao professor Diógenes professor doutor Diógenes Escariaga, que fez parte da banca de qualificação e figura agora como suplente. A minha dissertação tem como título O Estado contra os Caiuá e Guarani, estudo sobre as audiências públicas da Comissão Nacional da Verdade, em Dourados, Mato Grosso do Sul. E antes de eu propriamente apresentá-la, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto em que ela se deu. Os Kaiowá e Guarani nos ensinam que o bom viver e o aperfeiçoamento para a plenitude do ser, o que eles chamam de teco, se a expressão está certa, né? minha pronúncia está correta, ou seja, esse jeito sagrado, maduro e perfeito do ser, eles estão associados ao contato com as nossas tradições, com a nossa ancestralidade e com o nosso lugar de origem. Os Kaiowá e Guarani persistem em buscar e atualizar o modo de ser dos seus antepassados, como uma forma de construírem o Tecorá de hoje, isto é, o lugar em que podem viver segundo o seu próprio modo de ser, inclusive nas áreas de retomadas. Algo parecido acontece também com os afrodescendentes no Brasil. Então, se o recurso às suas origens, ao seu passado e aos seus ancestrais é fundamental para que os Kaiowá e Guarani possam sobreviver a esse apocalipse colonial em que se encontram, a recuperação da sua ancestralidade é essencial para que os afrodescendentes possam enfrentar as sequelas oriundas da sua dispersão forçada pelo mundo, conforme expressa o ideograma Sankofa, que, é empregado, que foi empregado pelos escravos negros no Brasil, representando essa ideia de retorno ao passado para a ressignificação do presente. Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, e depois de 21 anos fora da minha terra natal, eu senti a necessidade de retornar às minhas origens e ali, ou aqui, fixar raízes em proximidade onde vivem meus pais e os meus amigos de infância. E nesse retorno eu me estabeleci profissionalmente, eu conheci a minha esposa e eu pude também conhecer os meus conterrâneos indígenas, falar com eles, aprender com eles, né? sujeitos que eu só conhecia de ouvir falar ou de ver vagando pela cidade. E eu me senti muito constrangido por nunca os ter conhecido antes. Inicialmente, eu pude conhecer alguns alunos indígenas na faculdade de direito, depois, os meus colegas no mestrado e outros amigos que me foram sendo apresentados, e atualmente são pessoas que eu possuo profunda admiração e respeito. Por outro lado, nessa imersão ainda inconsciente que o Sankofa insiste em pairar, eu me aproximei de um cenário de guerra que há tempos o Mato Grosso do Sul se transformou. E isso me atemorizou. Eu fui ao encontro da minha colonialidade, da minha ignorância e da minha insensibilidade. E pasmei, como, é que eu, tinha, como eu não tinha me dado conta disso antes? Afinal, de qual lado do fronte nesta guerra eu me encontrava e posicionava tinha sido posicionado, inserido e colonizado. E é nesse contexto de retorno às origens e de aflição e vergonha que se deu a elaboração dessa pesquisa. Essa dissertação analisa, assim as violências sofridas pelos e Guarani frente ao processo de colonização de Mato Grosso do Sul e as decorrentes disputas e violações do seu território originário. O foco de análise desse trabalho é o Estado, que nos insere em dois problemas principais. O primeiro, o problema de saber qual a participação do Estado brasileiro nas situações de violência, abuso e violação de direitos humanos praticados contra os Kaiowá e Guarani. Segundo, o problema de saber como o Estado age ou reage diante das denúncias e evidências das violências praticadas contra os indígenas. Conhecer como os aparelhos de poder estatais se relaciona relacionaram e se relacionam com os e Guarani implica em conhecer o próprio Estado, revelando características e atributos fundamentais seus que muitas vezes se encontram escondidos nas suas leis e nos seus discursos oficiais Legitimadores. E para enfrentar essas questões, eu realizei uma análise antropológica dos eventos relacionados às duas audiências públicas da Comissão Nacional da Verdade, ocorridas em fevereiro e abril de 2014, em Dourados. O meu campo de trabalho foi, portanto, as gravações das audiências públicas realizadas pela Divisão de Audiovisual da UFGD e pelo vídeo nas aldeias, que estão disponíveis no YouTube, assim como os demais documentos levantados, organizados e produzidos pela própria CNV. A dissertação propõe-se, assim, realizar um exame do rito processual da CNV. Os eventos das audiências públicas podem ser entendidos como arenas, como espaços sociais privilegiados, em que foi, e é possível observar a realização de certos rituais por meio dos quais determinadas ressignificações coletivas foram produzidas e novas realidades sociais foram são recriadas. Por exemplo, a qualificação de certos atos como atrozes, criminosos ou violadores de direitos humanos, a explicação de suas causas, circunstâncias, motivos, o reconhecimento de autores e de vítimas, as atribuições de culpas, responsabilizações, reparações e demais direitos ou deveres subjetivos, a definição da necessidade de se promover mudanças legislativas e institucionais, assim como o questionamento de determinadas políticas públicas, de não, de não repetição e assim por diante. Então, o enfoque da análise de eventos, e especificamente deste trabalho, não foi procurar saber como a sociedade se organiza, se mantém. Antes disso, o que mais interessa aqui é saber como a sociedade se modifica e se transforma. E para que os objetivos da pesquisa pudessem ser alcançados, a dissertação foi estruturada em dez capítulos. sendo o primeiro capítulo a introdução e o último capítulo as considerações finais. Então, o segundo capítulo trata do meu lugar de fala como autor caraí colonizador, submetido a uma política de esquecimento, mas que busca distanciar-se dessa situação de ignorância. Ao fazer isso, o capítulo expõe um contexto em que eu e a pesquisa somos produzidos e as relações de poder e de pertencimento que me envolvem e que envolvem essa produção. Ele marca também o meu posicionamento nesse contexto enquanto autor e parte integrante do processo de conhecimento e de descoberta. O terceiro e quarto capítulos abordam o tema da justiça de transição, em especial um dos seus mecanismos principais, a Comissão Nacional da Verdade. E dessa forma, eu busquei apresentar o contexto teórico, discursivo e político no qual ocorreram as audiências da CNV em Dourados, e dessa forma, o contexto em que se inseriu a realização da própria pesquisa. No quinto capítulo, é feita uma descrição dos eventos ocorridos nas audiências públicas da CNV. Então, foram descritos os casos Rancho Jacaré e Guaimbé, Iraquá, Yanderu, Marangatu, Jaguapiré, Panambi, Lagoa Rica e Panambizinho, Laguna de Orrá, todos eles apresentados na audiência do dia 21 de fevereiro de 2014. Assim como os casos Taquarati e Vicuado do Sul, Taquara, Pecuê Cachoeirinha, Buriti, Taunai, Taunai e Peguê e um relato envolvendo a prisão de um guarani no reformatório Crenac. Esses casos foram apresentados no dia 25 de abril de 2014. Os depoimentos e documentos apresentados nas sessões de audiência pública esclarecem as estruturas, locais, instituições e circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos humanos e delitos praticados contra os caiuá e Guarani. Os quatro capítulos seguintes são dedicados à análise dos eventos descritos anteriormente. No sexto capítulo, o objetivo foi refletir sobre o tema da verdade enquanto objeto princípio da busca de busca da CNV. E nele há discurso sobre a verdade como a e como vontade, sobre o conhecimento como invenção e suas políticas de verdade. E eu trato também da capacidade, nesse contexto de justiça de transição, eventos e documentos criarem novas realidades acerca das violências sofridas pelos indígenas. E aqui também, nesse capítulo, eu ponderei, ao fim, sobre os benefícios das audiências públicas e seus limites. No sétimo e oitavo capítulos, eu discorri sobre a história narrada pelos participantes das audiências, qual seja a história da colonização do sul do Mato Grosso do Sul, que é o capítulo 7, assim como o processo dialético de dominação e resistência por que passaram os caiuai-guarani com destaque ao esbulho territorial indígena, o confinamento em reservas e todas as consequências desse processo. Esse é o capítulo 8 o nono capítulo concentrou-se no problema da participação do Estado brasileiro nas situações de violência, delinquência e violação de direitos humanos praticadas contra os Kaiowá e guarani constatando-se uma situação de etnocídio estatal contra os indígenas. Vale destacar que a própria atuação de certos organizadores e condutores das audiências públicas, enquanto representantes do Estado, mostraram uma certa relação, uma relação de enquadramento e de dominação em relação aos e guarani As trocas linguísticas entre os participantes das sessões são assimétricas e existe uma violência nas representações e nas traduções efetuadas. E a guisa de conclusão, essa dissertação me propiciou conhecer mais profundamente a história dos Kaiowá e Guarani e da colonização do Mato Grosso do Sul e a partir dela chegar algumas conclusões, entre as quais eu destaco pelo menos quatro. Primeira conclusão, as situações de violência, abuso e violação de direitos humanos praticadas contra os Kaiowá e Guarani não devem ser entendidas ou tratadas como condutas individuais ou idiosincrasias perversas. Elas são o resultado de práticas sistemáticas e reiteradas que contam com a participação de agentes estatais na omissão e proteção dos direitos dos indígenas e na atuação direta de funcionários públicos, sem a qual as violências não existiriam, ou pelo menos não existiriam na intensidade, proporção e condições verificadas. Segunda a conclusão, em condições políticas mais favoráveis, é possível vislumbrar tentativas de se estabelecer uma justiça de transição voltada aos indígenas, como se verificou com as articulações de pesquisadores engajados, de organizações da sociedade civil que militam a causa indígena, as articulações dos próprios indígenas, a criação de diversos comitês e comissões da verdade, a partir da CMV, assim por diante. Contudo, é possível vislumbrar também resistências e retrocessos nesse processo. De modo geral, no tocante às políticas de justiça e de transição destinada aos e Guarani, eu acredito que o Estado brasileiro tem sido, de modo geral, condescendente. A responsabilização dos autores de delitos e de violações de direitos humanos praticados e a reparação das vítimas das violências, a promoção de reformas institucionais e legislativas, a busca da verdade dos fatos pretéritos e a preservação da memória e da história das vítimas não foram atendidas, pelo menos devidamente. Terceira conclusão, escondido em formalismos jurídicos e justificativas burocráticas, existe uma prática de captura e de extermínio dos povos de etnias que não se enquadram no projeto civilizatório e desenvolvimentista do Estado, que são constituídos como inimigos. Vige no Brasil um projeto essencialmente etnocida de Estado, que busca exterminar as alteridades que não convêm ao projeto capitalista, moderno e globalizante. E, embora esse processo de captura e extermínio não seja totalmente explícito, ele é sutil, obscuro e fugidio. Os dados históricos mostram que a perseguição e a repressão aos povos indígenas, com participação direta ou indireta do Estado, são a regra e não a exceção. Essas formas não se restringiram ao período da ditadura militar, mas encontram-se presentes tanto antes como depois desse regime de exceção. O tratamento dispensado pelo Estado aos e guarani nunca foi equitativo em relação aos não indígenas. Os e guarani foram e são colocados em uma situação de inferioridade em relação aos outros nacionais, evidenciando-se assim todo o racismo estrutural da sociedade brasileira. E, por fim, eu acredito que o processo de pesquisa e de elaboração desta dissertação contribuiu para que eu não sucumbisse à minha condição de colonizador apedeuta, colonizador ignorante, mas em um processo interno, anticolonial, que eu pudesse me colocar em um movimento de transformação, de modo a tornar o meu Mato Grosso do Sul em um mundo diferente do que era. Então, com esse trabalho, eu pude reorientar os meus esforços e os rumos da minha vida pessoal, profissional e cidadã, de modo a buscar construir um futuro melhor para o meu filho que nasceu nos meses finais de elaboração dessa pesquisa e também as gerações futuras. Muito obrigado. Muito obrigado, Lauro. É, boa apresentação, né? Acho que dá uma ideia boa do trabalho. Aproveitar para agradecer ao Tonico que chegou agora, conseguiu chegar. Tudo bem, Tonico, Se puder abrir a câmera um pouco para a gente te ver. Obrigado. E agradecer também ao Manuel, né? O Manuel, foi um lápis, eu acabei esquecendo, mas, assim, eu, mas eu escrevi no chat. O Manuel ele atuou como orientador, mas na verdade a gente fez um trabalho conjunto, né? Na verdade é, não, tinha, não tinha essa relação muito marcada entre nós e nem entre nós e o Lauro, é porque o Lauro é a colega do, do, do Manuel, né? E, e aí. E acho que eles conversaram mais durante o período sobre a pesquisa do que comigo, né? Mas nós fizemos algumas reuniões dos três, né? Foi muito produtiva, muito, muito instigante a discussão. Então, muito obrigado, Manuel. E muito obrigado, Tonico, por ter conseguido entrar. E seja bem-vindo. Boa, boa tarde, conversa. professor Antônio. <risos> boa tarde. Levy, professor Laura, professora Simone. Boa tarde. Hum. E o... Eu não lembro do. Aqui aparece com outro professor, não lembro dele. Você não está conseguindo enxergar? É o professor, é o professor Antônio, Antônio Carlos. Muito não, outro. O professor Antônio Carlos eu conheço, claro. Manuel. Manuel Manoel. Manoel Cadeiros. Manuel Cadeiros é, é lá da Cadeiros, era é lá de, de. Na Viraí, do curso de Direito. Ah, é. sim. Valeu, <risos> boa tarde, obrigado. Acho que nós já falamos sobre ele, mas eu não tinha visto ele ainda, né? É, então, é, bom, Tonica é muito bom te receber aqui. Eu estava falando antes de você chegar que é, você é o primeiro antropólogo, né? Caiuado, é, aqui formado, né? É, do Mato Grosso mas foi formado no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Provavelmente deve ter tido aula com o professor Antônio, né? Lá, e... e então, você... Teve uma formação muito boa, né? E, e tem colaborado bastante com o nosso programa já em várias outras, outras bancas, né? Participou da qualificação do Lauro também. Né? E, e agora a gente poderia é, definir quem falar primeiro. Não sei se o Antônio ou o Tonico, o que, que vocês podem dizer? Olha, vocês decidem. É... Por mim, tanto uhum. faz. Então, Tonico, você quer falar primeiro ou prefere que o professor Antônio fale primeiro? Você que sabe. Está fechado o teu áudio. Bom, é, professor Antônio primeiro. Ah, então tá bom. Então, professor Antônio, é, é um prazer imenso tê-lo aqui na, nessa banca, né? E bom, você já conhece os programas, já esteve aqui outras vezes, né? Sim. E, então fique à vontade para usar o tempo que for necessário. Quanto é tempo, Levi? Não. Então eu penso, eu, eu penso em torno de, de uma meia hora, tá. mais ou menos, né? Tá. Vamos lá. Tem tempo, pode ficar à vontade. Eu, eu não tem tem tem tem que ter tempo, senão a gente, né? Vamos lá. Eu, eu queria começar, antes de tudo, dizendo da minha satisfação de estar aqui hoje, agradecendo demais o convite do professor Levi, do professor Manuel e do professor Lauro para estar integrando essa banca, dizendo da minha satisfação de estar junto com a professora Simone e com o professor Tonico, pessoas queridas, né? é, enfim, com quem a gente pôde já conviver. É muito bom... Também a gente vê um trabalho que sofreu a, as adversidades do período pandêmico, né? é, chegar ao seu termo, e é um excelente termo, né? é, então, neste, nessa, assim, é, é, essa é uma situação em tudo festiva, do meu ponto de vista, embora a temática do trabalho seja uma temática que nos traga uma série de coisas das mais pesadas sobre a vida brasileira, mas eu acho que é por isso também que eu festejo o trabalho, porque a gente precisa falar dessas coisas, né? destas questões e apontar uma série de dimensões dos esforços feitos nos últimos anos de se contrabalançar de alguma maneira é... essa feição tão autoritária, chamemos assim para ser bondosos, né? da vida brasileira, especialmente em relação aos povos indígenas, eu cansei sempre de insistir que é disso que muito da violência brasileira, é da relação com os povos indígenas, que a violência, o autoritarismo no Brasil né, é... tem né, seu germe, sua raiz, sua origem. né Somos um Estado fruto de múltiplas conquistas, de múltiplas invasões. É... Fomos inúmeras colônias. A historiografia hoje, mais do que admite, que nunca fomos uma única colônia, né? até chegarmos a uma coisa dita, Brasil tem muito chão e muita violência. Né? É, seja no período colonial, seja no período imperial, seja no período republicano e em momentos bastante recentes. Então, eu queria dizer que eu aprendi é, inúmeras coisas é, lendo o trabalho, é, especialmente essa parte toda sobre justiça de transição. Confesso a você que não foi... É um tema sobre o qual eu me debrucei, eu acompanhei o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, especialmente no Tocante a Povos Indígenas, e eu vou começar, quando eu começar a falar de algumas coisas, eu vou te dar uma noção do que, porque eu acho que, apesar dos pesares, tudo isso tem uma importância imensa na vida brasileira, né, é segue sendo importante hoje. É um trabalho de um pesquisador maduro, com uma formação sólida numa outra área, numa outra área que é simultaneamente próxima e muito distante. Porque, em termos do que é a estrutura argumentativa no campo do direito e a estrutura argumentativa no campo da antropologia, nós temos uma grande diferença é, e óbvio que tem momentos em que eu acho que o seu trabalho se estende mais sobre certos temas né, exatamente pela busca do pesquisador muito bem formado né, em direito ampliar sua discussão com a antropologia. Né? E não à toa você chega ao final... Né, o parágrafo final de alguma maneira nos nos remete a essa dimensão né? é, e eu, isso não é uma crítica tá? eu acho que a antropologia ninguém tem que virar antropólogo se converter em antropólogo para se apropriar dos trabalhos do, do, do que a antropologia pode contribuir pelo contrário, eu acho que a gente tem... Né, é, você termina dizendo, é, o, na página 260, o que eu quero afinal afirmar com tudo isso é que eu e todas aquelas pessoas que se encontram na minha condição precisamos prestar atenção ao sistema político e social em que vivemos, a sua lógica de funcionamento em especial, a porosidade, entre aspas, das instituições em relação à permissividade de práticas autoritárias e delitivas destinadas seletivamente a certos grupos sociais historicamente vulnerabilizados. Mais do que isso, creio que a atenção deve ser redobrada no caso dos agentes públicos, em especial aos operadores do direito. Como escreveu Gustav Radcliffe, que eu espero que pronunciando direito, é, um bom jurista deixaria de sê-lo se a cada momento de sua vida profissional não se conscientizasse tanto da necessidade quanto, ao mesmo tempo, da profunda questionabilidade de sua profissão. Então, me parece que aqui está você dizendo que você está dialogando com o seu próprio mundo, né? com seus pares no campo do direito, né? fazendo uso da antropologia. E eu acho isso importantíssimo... É... Se a gente tivesse mais gente trabalhando nessa perspectiva, teríamos com certeza avançado em muitas outras esferas da vida pública brasileira nesses anos da dita redemocratização. É... Eu fiquei pensando, isso eu vou dizer logo, porque o tempo vai correndo e se eu não disser posso esquecer, que, que para o futuro, é... aí no, no, nos seus estudos, eu não sei que rumo você pretende dar, mas tem um. Você talvez conheça. Eu, eu não me lembro de ter visto na bibliografia. Você de certo não cita. Tem um livro que eu gosto muito, de, do Hugo Matei e da Laura Neider, ch chamado Pilhagem. É... Quando o Estado de Direito. Está aí, né? Pois é, eu acho que aí tem uma boa chave né, de como esse arcabouço jurídico edificado a partir da discussão pós Segunda Guerra Mundial tá, pode ser transformado num instrumento de reformatação do campo jurídico no plano mundial, dos campos jurídicos no plano mundial. Né? A Lava Jato até certo ponto é um fenômeno disso. Né? É formação dessas pessoas passa por esse tipo de movimento, os escritórios de compliance, enfim, fora articulações mais sórdidas, que nós sabemos que existem. É, mas eu acho... E, e, e, assim, embora você não cite, eu acho que tem na sua postura muito essa consciência né, do quanto, per se, certas ideias generosas, como a da própria justiça de transição, e eu achei isso muito bom, não necessariamente cumprem sua função né porque são ideias geradas em outros contextos é, em outros momentos e que vão entrar num cenário ou noutro de acordo com as características históricas de cada um eu acho que por exemplo uma coisa é a justiça de transição ah, num cenário como colombiano né pós-guerrilha etc. Né? ou África do Sul pós-apartheid outra coisa é justiça de transição num cenário pós-regimes ditatoriais vamos pegar Argentina, Brasil e Uruguai são três casos muito diferentes tá? porque as culturas cívicas dos três estados nacionais, são muito diferentes. Né? É, a própria consciência política é, e a movimentação ah, em torno das reparações na Argentina é, atingiu sempre uma escala completa completamente diferente daquelas, daquela atingida no caso brasileiro. No entanto, eu queria te contar uma historinha. Tá? Eu sou graduado em História, eu fiz faculdade em 76, 79, no que era na época um, um oásis na, na destruição da, da universidade pública no Rio de Janeiro, com as inúmeras cassações, aposentadorias e violências as mais variadas que era a Universidade Federal Fluminense que por contingências muito específicas havia se preservado no curso de história, né? E não à toa foi uma instituição, uma das instituições matrizes da reformatação do campo da historiografia no Brasil, né? É... Enfim. Nesse, nesse momento, né, é, havia muita gente de esquerda dando aula na universidade. É, de esquerda, na época, tendo que ser discreto. Mas, né, é, bastante fora, pessoas com aquele perfil haviam sido totalmente afastadas de outras universidades aqui no Rio de Janeiro. É, públicas, no caso. É, numa aula de história moderna e contemporânea, uma professora com esse perfil é, dando aula de revolução francesa em cima de um dos textos que eu mais prezo na vida, que, que é o 18 por Mário de Luiz Bonaparte, um trabalho que eu acho maravilhoso em todos os termos. É, ela vira e diz a seguinte frase pois é todo o só quer saber de terras é isso mesmo continua um saco de batatas tá da França ela estava pulando para o Brasil e ela aí vira e diz que vejam o caso dos suruí que traíram os guerrilheiros do Araguaia olha naquela época a gente já tinha uma comissão pro índio aqui no Rio de Janeiro já tinha tido ameaça da, da emancipação, do decreto de emancipação do índio. Eu tinha decidido, no primeiro, segundo semestre da faculdade de história, eu queria estudar história indígena. Todo mundo dizia que não tinha como. Essa é a razão da minha ida para a antropologia antropologia. Né? E depois, muitas outras coisas que eu fui aprendendo com a antropologia. Né? O trabalhar numa antropologia histórica não quer dizer não ser antropólogo. Né? Nada do que eu fiz em termos de material com fonte escrita é explicável sem a convivência que eu tive com o mundo do indianismo. Levi estava falando da OPAN, né? onde eu também dei aula, né? companheiros, pessoas queridas, origem do nosso próprio, tão presente aqui, Antônio Brand, né? amigo cuja partida não cessa de me deixar tristeza embora eu tenha pensado muito ao longo desses anos todos né desde 2016 que ele realmente não merecia ver isso com tudo que ele havia feito né ele não merecia ou não merecia viver esses anos né e eu lembro das nossas conversas da, da do quanto ele intuía que isso podia acontecer a qualquer momento. Né? É... Qualquer um, acho que como todos nós aqui, que lidamos com questão indígena, não dá para acreditar que de um dia para o outro o Brasil virou outra coisa. Por quê? Basta acompanhar a situação exatamente. Guarani Caiuá, sul da Bahia, sul do Brasil e a nomame, tá diversos pontos da Amazônia. Bem, quando ela disse isso, eu virei e disse, escuta aqui, o que, é que você sabe? Isso virou, assim lá pelas tantas, literalmente, tinha metade da turma me segurando de um lado, metade da turma segurando ela do outro. Né? Hoje ela tá entendeu, toda a questão indígena, continua não sabendo nada, mas, enfim, é, da questão. Eu acho um espanto, né? achei um espanto. É, na hora de, da formatura, me impuseram, vivem me impondo coisas que eu não sei sair, mas eu também vivo, às vezes, renegociando essas coisas. Me impuseram ser orador da turma, porque queimava muito. Né? Ser orador era orador de três cursos, História, Ciências Sociais e Psicologia. Né? É, e queriam um discurso crítico, mas não queriam se expor. Né? Algumas das lideranças do movimento estudante é, Eu disse, tudo bem, mas eu dou o nome da turma tá? O nome da turma vai ser Yanomami Por quê? Era um dos auges da invasão 79, um dos auges de invasão E de massacres entre os Yanomami E a gente está agora Vendo isto Com a intensa, objetiva e clara participação Intencional da administração pública. Então, assim, só por isso, Lauro, com todas as críticas que você coloca, as limitações, tá, uh, da justiça de transição, da ideia de justiça de transição entre nós, no caso da ideia de justiça de transição aplicada a coletivos, tá, e ao expediente da Comissão Nacional da Verdade. Sinceramente, quando eu vi o um noticiado o que os suruíde puseram, eu só pensava nessa cena e dizia, agora quero ver, poder pensar nisso. Lauro, isso, se você olha para o passado autoritário, para a ditadura recente, ou se você vai aos anos 50, ou se você vai ao início do século XX, Tá? ou se a gente olha lá para tudo, momentos como esse, com todas as suas limitações, tá? tem uma enorme importância. Eu acho que a importância não está onde, supostamente, aí é uma provocação, uma pergunta e uma proposta para você refletir. Eu creio que o problema não está... você você estava esperando, assim, você você esperando a eficácia, você não estava esperando a eficácia, você estava mostrando que não, não haverá a eficácia, uh, você muito bem coloca que a eficácia seria garantir o direito às terras. Né? É, esses casos que eu falei agora há pouco, Guarani, etc., primeira vez que alguém me chamou a atenção sobre isso, sabe quem foi? Foi o presidente da FUNAI em 2000, auge do, da implantação do programa de, de, de titulação de terras da Amazônia. Eu fazia parte da Comissão de Assuntos Indígenas da ABA, a primeira coisa na ABA que eu fiz, e fui bater no gabinete do Arthur Nobre Mendes, com a presidência da ABA, com parte da comissão, falecido professor é, Silvio Coelho dos Santos, professor Rubem Oliveira, né, presidente naquele momento, quando estava acabando, o, o, o, o Arthur vira-se e diz: Olha, vocês antropólogos estão muito quietinhos, vocês estão achando que a questão das terras indígenas está resolvida no Brasil? Estão completamente enganados. A gente só consegue regularizar a terra na Amazônia com dinheiro da cooperação internacional e porque tem o chicote da cooperação internacional em cima do governo. Era o governo Fernando Henrique. Tá? É... Se não fosse isso, a gente não demarcava. Nós não conseguimos fazer passar tá? demarcações no Mato Grosso do Sul, no sul da Bahia. Ele falou os mesmos casos que eu falei. Que foram os casos, por exemplo, elencados e a não entrou, porque a naquele momento, estava numa outra situação. Né? É... Então, eu... A minha provocação e sugestão é que a gente tem que pensar esse tipo de dispositivo menos como algo efetivamente da garantia, da ordem da garantia de direitos ou da afirmação é, judicial dos direitos, e mais do ponto de vista da moral, da construção. Da, disso que você fala, da importância desse trabalho para você, do quanto certo tipo de percepção, para algumas pessoas, pode ser transformadora. Tá? É, são outros valores, eu penso aí em termos mesmo da reflexão sobre moral, lá do, do Emílio Durkheim, lições de sociologia, né? que eu acho que talvez. E se você, você fala ampassando numa frasezinha na dimensão moral, mas é como se isso ficasse nesse sentido, eu fico te perguntando. O ideal era que tivessem existido audiências nas aldeias, mas nunca sem a presença dos brancos? Ou nunca sem espaços onde brancos tivessem acesso, inclusive, os infiltrados. Tá? Porque é exatamente para esses que isto precisa acontecer. Porque agora não dá mais para dizer que não houve, de alguma maneira, uma série de coisas que foram apagadas. Tá? Isto, para mim, vai junto com um trabalho sobre Memória, história, que tantos antropólogos, tantos pesquisadores, agora pesquisadores indígenas, têm feito ah, com seus povos né? e com a ação política das retomadas. Né? Mas eu acho que, em termos é, de, de é, cenário mais amplo. Será que essa dimensão moral, né, por pequena que seja, você ter... Pensa, a gente tinha uma súmula do relatório Figueiredo. Tá? O relatório não estava malocado no, no, no, no, no, no, no centro de documentação indígena do Museu do Índio, não, porque se eles soubessem que estava lá, simplesmente eles nunca tinham conseguido chegar naquela parte da documentação por falta de gente, de dinheiro, de trabalho. Tal, e acharam o tal do documento, né? Quer dizer, eu eu acho que é, conhecendo as pessoas que trabalharam lá, aquilo não foi escondido por eles do Museu do Índio. né? É... Laura, você tem, não sei se você tem clareza do quanto essa ideologia de Exaltação do positivismo ortodoxo, do Rondon, ainda é viva dentro da FUNAI, tá? da FUNAI Brasília, porque a gente não teve exatamente isso um expurgo da memória, nem processos de formação que trouxessem outros conteúdos. Tá? Meu livro, de início, foi mal recebido por antropólogos, sobretudo de uma geração, de gerações anteriores a mim. Tá? como foi muito mal recebido por indigenistas, porque as pessoas achavam que eu estava criticando o Rondon. Eu nunca me preocupei com a pessoa do Rondon. Tá? Eu me preocupava com o modo de ação estatal. Né? É... Então, assim eu acho que, que... Talvez a grande contribuição, se você olhasse pela dimensão moral, tá? é... Ter isto sobre a forma de documento, não é à toa que teve toda uma discussão se o, o Arquivo Nacional, ao longo desses anos, desde 2016, não estava jogando fora o material da Comissão da Verdade, pela importância que essa documentação atingiu. Né? E é isto. isso Vamos botar os pirnozis. Isso foi, sobretudo, idealizado obviamente não foi para a questão indígena nem para a questão camponesa, foi idealizado para botar a conta correta nas costas de agentes que até hoje não saíram da cena estão aí. São os militares. Manoel, acho que corpo paralisou aqui. Eu acho que deve ter sido do Antônio mesmo, hein? Sim, aí é tem a imagem dele, é... congelou. Vamos guardar um pouquinho? Uhum. Sim... Ele me mandou uma mensagem de voz, é capaz que ele tenha caído. Capaz que ele tenha caído e vai entrar novamente, né? É, o tempo está tirando aqui no que ele está ganhando. Na maior cantaria, caiu a, a minha internet. Estou voltando, tá? Mas eu vou levar um tempinho voltando. Caiu a internet dele, ele falou que estava uma tempestade é, lá no Rio, então daí ele vai. Ele vai demorar um pouquinho para retornar, acho que tem que refazer a religar o computador, imagina, né? E aí, Tonico, para você estar tá chovendo aí ou tá... o tempo está bom? Parou de chover, estava chovendo aqui. Ah, tá. Ah, então, tá bom. Aqui também choveu bastante, mas já deu uma parada agora. Ah, tá. Que bom. Ah, voltou. Volta. Gente, ah. me desculpas, eu também fui burro que eu podia ter entrado pelo celular. É, mas, terminando, né, indo, indo, eu ainda tenho uns pontos para... Assim, eu acho que se a gente levar em consideração que foram esses anos recentes e o momento tênue que a gente está vivendo, tá, é, a Comissão Nacional da Verdade incomodou profundamente. Então, do ponto de vista moral, ela foi um empreendimento muito bem sucedido. Né? É... E eu diria que ela ajudou a coligir e a dar visibilidade, inclusive no Mato Grosso do Sul, a uma série de questões, e a colocar isso dentro de uma universidade. Gente, isso era uma coisa impensável há décadas atrás. Isso é fundamental. E, e não só, isso se tornou impensável dentro de inúmeras universidades públicas nos últimos anos. Então, isso não é pouca coisa, não, isso é muito. Pode ser pouco do ponto de vista, sem sombra de dúvidas, do reconhecimento das terras Guarani. Mas a presença Guarani numa série de situações também né? também me parece que é um enorme ganho. Né? Porque sempre tinha... Uma coisa se é ser mediadora para o papel da Maria Rita. Outra coisa é se a Maria Rita tivesse ido às aldeias ouvindo e elas estivesse dizendo. Entendeu? Tá mal ou bem com os problemas que teve? Foi gravado e quem falou foram os guarani. Não foi a Maria Rita. Que gravou depoimentos sobre os depoimentos deles. Muita coisa era feita assim, né? porque eram tutelados. Então, assim, eu acho que a outra questão é que eu acho que valeria a pena olhar, por exemplo, então, para o futuro, porque eu acho que até a dissertação é praticamente uma tese de doutorado, e ela ela cumpre plenamente as funções do que deveria ser uma dissertação de mestrado. eu Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, mas, para o futuro, talvez uma pegada mais pela via da antropologia do direito, olhando esse tipo de, de, de artefato, dispositivo, como se queira chamar. Né? E, se você pensar, é, seguindo a trilha do Foucault, né? indo mais fundo na descrição das práticas de veredicção Tá? das formas de construção da verdade, né? que é algo que ele vai pensar mais adiante, né? é... eu acho que você desdobraria disso muita coisa. Um ponto que eu acho essencial, junto com isso, é fundamental afastar o Estado, a concepção do Estado, oriunda do campo jurídico. Porque o Estado não é um ente, ele é e não é. Do meu ponto de vista analiticamente, ele, o que se chama Estado são feixes de processos que trabalham na produção de uma ideia de unidade onde o direito tem um papel fundamental tá? e uma dispersão de práticas, de historicidade completamente distinta Tá? com atores distintos, redes distintas, interesses distintos, a própria e o próprio SPI, poderiam ser lidos dessa maneira? Sempre houve gente fundamental na defesa dos indígenas dentro de ambos, e sempre teve assassinos. Tá? É... Eu acho que para quem estuda a situação Guarani, isso deve ser bem claro o mapa. Levi, né? acho que tem isso na cabeça três vezes. Né? Porque isso a gente via na documentação escrita, a gente conseguia ver. Imagina quem conhece a versão Guarani e os processos que a gente tem em diferentes regiões do Brasil. Então, eu acho que é assim. Se essa, esse ente desaparecesse, dos problemas, desaparecesse assim, como unidade, se você juntasse a unidade que, que, que é atribuída e que num plano existe, plano ideológico, e, e por ser ideológico não é menos importante, ideia não é pouco. Tá? Esse negócio de... É, não se estuda a crença, etc., você me desculpe, dois terços da antropologia estuda a crença. Então, se isso não é objeto legítimo, a antropologia não é legítima. Tá? Inclusive a, a, a própria, que, que, que quem diz praticou em outros momentos. É, então, enfim, é, construção de crença não é pouco, é muito. É, eu acho que esses seriam meus dois pontos mas, importante, em termos formais, eu acho que o trabalho está muito bem construído, muito bem escrito, com muita clareza, você escreve de uma maneira muito boa. Né? É, é... Eu conheço gente que vem do campo do direito e às vezes é uma tortura para a gente ler, não é o caso, longe disso. Né? É... Talvez apenas... A pensando em publicação, numa série de coisas de desdobramentos futuros, eu fico pensando que se você sistematizasse mais informações sobre as audiências, quem fala, quando fala, o que fala, que casos conta, etc. e tal, desse mais valorização, você faz sumários das, das audiências, estou pensando em livro, tá? para o futuro, e outras partes que eu acho que você estava resolvendo coisas para você né? nas contas com direito e antropologia, talvez essas partes pudessem ser diminuídas, como outras coisas, por exemplo, você faz. Agora, eu, acho, eu achei interessantíssimo, por exemplo, eu, é isso, eu aprendi bastante com a discussão sobre justiça de transição. Olha, era o que eu queria dizer, teria, eu tenho muita anotação, mas não é o caso. Tá, é, foi uma satisfação, espero não ter atrapalhado muito aí com a queda e que tenha, e seja útil. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio, nós ficamos muito agradecidos, também aprendemos muito com a tua aguição, né, Lauro e, e, e Manuel? É, agora, você gente poderia passar para o Lauro, fazer, acho que não dá para discutir todas as questões que foram levantadas, mas foram as questões mais centrais lá, você poderia é, reagir ou fazer alguma fala mais, mais ou menos breve né, sobre elas, pode ser? Pode sim. É, muito, muito obrigado, professor Antônio Carlos, para mim é uma honra tê-lo conosco, eu que sempre ah, aprendo, aí. eu que sempre aprendo com o senhor, né? é, eu eu eu não citei a pilhagem porque eu não tive tempo de lê-la. Eu cheguei a comprar por indicação, né, e, e faltou fôlego né, nesse final. Ah, pra, tantas coisas interessantíssimas que eu gostaria né, de, de, de ter aproveitado, mas faltou um pouco de fôlego e estava no gatilho para ser a próxima obra lida, né, mas... Mas não faz falta, Lauro, é só que eu acho que para futuro, para pensar uma coisa que eu acho que, vo que você coloca como incômodo importante, que é em que contextos, como, como se pensa a justiça de transição e como ela acontece num cenário como o brasileiro, é interessante. Né? Até porque Laura Nader é irmã de um dos maiores defensores dos direitos humanos dos Estados Unidos, que é o Ralph Nader, que foi uma figura fundamental na contraposição ao regime norte-americano durante a Guerra Fria e era a Guerra do Vietnã. Né? Então, é uma família libanesa de origem, inclusive. Sim. E uh, Tudo que o senhor colocou, eu, eu, eu agradeço e, e, e concordo plenamente. Eu senti uma grande dificuldade nessa minha transição do mundo jurídico para o mundo antropológico, e talvez essas minhas ah, inseguranças e... Na qualificação se discutiu muito disso. Falou assim, saia do armário, Lauro, e, e, e assuma-se antropólogo. Por outro lado, eu não deixo de ser jurista. E e, e aí essa essa né o conhecimento de novas literaturas... Ah, às vezes algo que é absolutamente banal para os antropólogos, porque já desde sempre conhecido, para mim é uma novidade, e faltou esse, ajust esse ajuste, ah, não tenho definições ainda do que eu sou, eu acho que assim nunca vou deixar de ser de jurista, mas com certeza a experiência na antropologia foi transformadora, e nunca quero deixar de ter essa experiência com os meus colegas, é, coincidiu com a pandemia, e assim, pessoalmente foi muito importante, ainda que eu carregue certos vícios e, e do mundo jurídico que devem ser aí avaliados, as minhas próprias aulas na Faculdade de Direito se transformaram com antropologia. Né? O Radbruch, que eu cito, ele foi orientador do Arthur Kaufmann, que orientou meu orientador na Alemanha. Então, tem essa esse peso, ele foi dos grandes críticos do nacionalsocialismo, de Hitler, né? E, e a gente carrega essa, essa, essa, essa bagagem é, que ficou, né? É, talvez isso faça com que eu desse muito mais prioridade para a questão jurídica e a falta de eficácia, mas, na verdade, o que está por trás mesmo é a grande questão moral, que eu falo um pouquinho disso no último item, quando eu trato da, da banalidade do mal, né? É, em que eu coloco que o trabalho uh, nos revela algo sobre a banalidade, outra trivialidade do mal, no contexto que nós nos encontramos, e isso no sentido de ser um colapso moral no Mato Grosso do Sul no Brasil em relação aos Kaiowá e Guarani. Né? Uh, e esse colapso moral não se deve apenas à ignorância ou à maldade de certos indivíduos ou grupo de pessoas que fracass, fracassam em reconhecer certas verdades, é, ou certos princípios morais, mas uh, esse colapso moral é, é justamente a inadequação das verdades morais que nós dispomos como padrões para julgar o que as pessoas são capazes de fazer. Muito naquilo que Ana Arendt é, traz uh, no livro A Irmã em Jerusalém. E, e, e isso, para mim, é, é algo que ecoa pessoalmente, porque eu. Eu, eu me encontrei, me vi como um colonizador ignorante, insensível em relação aos meus conterrâneos que estão, estão ao meu lado, entendeu? Assim, é, essa moralidade está doente, tá? o padrão é doente. Eu, é, talvez como parte da formação juri, jurídica, é, a gente é muito crítico, mas eu não, quis deix... eu não quis deixar de dizer que a CNV foi um avanço. Talvez isso não seja tão claro na, na, na obra, no texto. Mas com certeza ah, foi um extremo avanço, como se fosse um suspiro dentro de um, de um sistema todo difícil. E eu gostaria de entender um pouco mais as resistências e os embarques internos da CNV para mostrar como ela. ela, ela Quiseram fazer uma coisa e, e, e perdeu-se o controle. Parece que a, a CNV, está a, a, a questão indígena a ser trazida para a CNV foi uma luta. E não, eles não queriam, a princípio, fazer isso. E, e me disseram que nos bastidores havia uma disputa de, de, de, de colocar ou não colocar. Seria interessante conhecer um pouco mais isso. Né? Mas, enfim, professor, não quero me alongar muito. É, todas essas considerações foram anotadas. E são muito bem-vindas Só tenho a agradecer imensamente a leitura E a participação nessa banca Eu é que agradeço Porque uma das coisas boas né, Da gente ser professor É poder sempre aprender né? é, Ter que, inclusive né? Porque na hora que a gente não aprende mais A gente está fora né? Obrigado, eu Para mim está ótimo Muito obrigado, Antônio Muito obrigado, Lauro e bom, então agora podemos passar para o próximo arguidor que será o Túnico, professor Túnico Benítez, que é Caiuá é, e é aquele Bato Grosso do Sul mesmo, nosso amigo, nosso colaborador sempre aqui em várias questões. Aí, Tunico, pode ficar à vontade para fazer a tua arguição. Se puder abrir a câmera para a gente te ver, melhor. Ah, sim, estou abrindo aqui, vai aparecer já. Aqui tá uhum. um pouco lento, mas. Se, se, caso tiver dificuldade com a conexão, depois você pode fechar para se, se ela comprometer o sinal. Agora, se tivermos ah, um melhor. Tá, tá, tá ótimo. Boa tarde, mais uma vez, né? Boa tarde, professor Lauro, professor Antônio, professor Levi, Manuel, professor, professora Simone. Muito obrigado, né, mais uma vez, por ter me chamado para compor essa banca, porque eu tinha participado da, da qualificação, né? E, bom, eu também anotei aqui para tratar um pouco desse, e mais a parte da justiça de transição também, que eu quero me concentrar mais, mas ao mesmo tempo é, agradecer também, né, agradecer mais uma vez a professor Lauro, né, por ter apresentado esse trabalho, e focando mais uma vez, é, o meu povo, né, o Guarani, Kaiowá, e, e o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que tem realizado por aqui, né, entre 2000, final de 2013 e 2014, aconteceu esse evento, essa audiência pública, né, eu participei, na época estava finalizando a minha tese de doutorado, né, e, ao mesmo tempo, participei também da, do, da organização do evento, até fui, assim, convidado para chamar o seu Ricardo, do Rancho Jacaré, fui tradutor também, circulei um pouco mexendo, assim, é, é, memória, né, da, da época né, de 79, Rancho Jacaré, Jaguapiré, Piracuá, enfim, então, ao ler o trabalho, eu vi que o professor Lauro recuperou ali, colocou, assim, agora já num trabalho, né? Isso é muito importante, né? Porque, na verdade, na época, depois da, da, da realização da, do, do, da audiência, nesse né, Ficou, assim, parada, né? Final de 2014, 2015, como fosse, se finalizou o debate, né? Sobre essas violações que aconteceu, a ter, por exemplo, reparação que ia acontecer na sequência, que havia muito essa demanda por parte da liderança, eu via na época que teria que acontecer a reparação, né, o MPF teria que fazer outras ações, porque é, o Estado, que foi, foi ações do Estado, né, então ficou muito evidente, na, nos depoimentos, nos relatórios, enfim, na fotografia, quem, quem ia lá expulsar a comunidade, retirar. E a pessoa, a vítima, as famílias, né, relembra claramente da quem era, quem era o chefe, quem era o patrão, quem era o fazendeiro. Então, as pessoas descrevia isso com clareza, porque acontecia isso final de 70, né? Então, isso ainda continua como, para nós, uma pauta ainda na essa reparação, até recentemente, né, conversando com o procurador, eu falei, e, e, o, e, o, e a ação da reparação, esse, esse danos que a comunidade deve, por conta desse, do Estado, que acabei sempre, não é só eu, mas demais outra também, cobrando o que, que vai acontecer, o que já passado agora, pós-audiência do, do CNV 2014, quase oito anos, né? Enfim, é, essa parte, acho que interessa muito o trabalho, é, eu entendo, assim, que ao lei depois comentando com a liderança na Assembleia também, na, na Teguassu, na Assembleia das Organizações Guarani-Caiuá, né? É, essa parte da do Estado, né, porque o trabalho, como o professor Lauro apresentou, né, como isso acontecesse mais lá no final de 1970 80, né, e ainda é, culpa, né, ou seja, ações, partia muito, essas ações eram mais do na ditadura, na, na ditadura militar, são esses que foram militares, que foram ações, foram os agressivos, foram eles nesse sistema da ditadura militar, né? É, isso aparece muito, né? Tanto na mídia, tendo um debate, tentando achar o culpado, né? Na época, né? Quem era, um, era o CPI, né? Que o CPI que... Mas FUNAI... Mas FUNAI... O SPI foi substituído pelo órgão indigenista UNAI em 68, né, e, enfim, mas o que, o que está hoje como pauta ainda, essa cobrança, né, essa cobrança ainda permanece, eu acho que o trabalho está puxando para, fortalecendo essa cobrança que, que a Organização guarani Kaiowá é como colocando em pauta sempre, né, porque a gente sabe, né, como foi relatado ali, o próprio trabalho mostrou isso, que o relato do, de quem viveram isso, por exemplo, aí Rancho Jacaré, Jaguapiré, e outros lugares que o professor Lauro escreveu no trabalho, os, as pessoas que, que sofreram isso diretamente estão são vivas ainda, né, são pessoas idosas hoje com setenta anos, 80 anos, mas ao relatar tudo o que eles passaram, né, aparece muito claramente a presença do Estado, né, é, ao relatar, né, ao relembrar de todos esses, esses atos, a forma de, de remoção forçada, essas, essas técnicas de convencimento para os familiares saírem do, do território, dos essas ações eram, tipo, como fosse um trabalho do, do organismo oficial do Estado, aqui do ECPI, na sequência FUNAI, né? Como fosse um trabalho, um, uma técnica que, essa técnica de convencimento de que o, o, o trabalho, como fosse um trabalho do, do agente do organismo indigenista, como fosse trabalho cotidiano dele convencer as familiares para sair daquela daquela terra tradicional, né? Uma técnica de convencimento e, na sequência, segunda era mais é, é ameaça já, né? E, e a terceira, mais ou menos, mais aplicada, que era realmente a violência, como se vê semana passada por aqui, né? Essa chegada do aparato policial e... Então, essa, essa continuidade, ou seja, essa permanência dessas ações que que a própria Comissão Nacional da Verdade, o relatório que, que classifica como isso acontecer acontecia somente na época da ditadura, né? Isso também não procede, né? E continua até hoje, não né, seja a, a, até mais assim mais sofisticada, né, até mais mais é, é, organizada assim nesse contexto atual, né? Porque há uma, uma sequência já que aconteceram antes Guarani Caioá e que e se, se relata muito as pessoas idosas com quem a gente conversa o tempo todo até hoje, que nasceram final de 40, 50, eles cresceram na sua vida, na, na infância dele ou dela, que passaram, sofreram isso, 70, né, e relataram todos os acontecimentos, porque a gente sabe que o, o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul mesmo, só pós-79, né, porque antes era Mato Grosso, um estado que abrangia até o Mato Grosso atual hoje, né, outros povos, incluía demais povos do hoje Mato Grosso, né, que na época era a capital Cuiabá, e Sul Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, né, foi, tipo, criada, né, para, eu acho mais, para administrar mais essa, essa, essa violência contra o Guarani e o Kaiowá, né, foi, aconteceu também essa divisão, que ele chama divisão do Estado, né, que aconteceu em 79, e, e o trabalho vem a, a, apontando isso, né, e o que é mais importante, que no momento que ele fala colonizadores, é no momento que o professor se apresenta como colo colonizador, do ponto de vista indígena, e quem estão, são, somos vítimas, né, a gente conhece que os colonizadores, aquele, as pessoas, a presença não, de não indígena o caraí, são diversas também, né? Acho que isso é importante a ser... a ser... descrita, né? Porque aí tem, por exemplo, recentemente, é, no último 20 anos, tem uma classe... de, de classe... da empresarial das transnacionais que é da, da usina, né? e é Uma classe com, com com dinheiros apoiado pelo Estado também se instalou na região sul. E eu eu um é parte de um de um colonizadores que que, que ocupam o território, espaços renda, o espaço territoriais. Também é uma parte, mas é, é, ou seja se destaca na, na, nesse trabalho nessa atividade de, de, de explorar territórios através da empresa transnacionais mas são colonizadores também né são e tem outras que são de, de, de, de outras de outras ou seja de outras escalas ou seja de outras classes que se dedicam em outras atividades também são colonizadores né então, eu acho que eu senti um pouco falta dessa classificação, dessa, desses colonizadores, quando se refere aos caraí, é, não são assim, não são homogêneas, não são a mesma caraí que, que atuava em 70, ou 60, 70, 80, até hoje. Eu acho que dependendo do contexto específico é, é, é, é, retorna, ou seja, se instala ou se reativa uma ações que já estavam um pouco parada, por conta do... Porque sempre, o Mato Grosso do Sul sempre foi antes do Mato Grosso. O foco é o recurso, o que o Caioá, o Guarani tem e os outros povos que, que, que utilizam que no espaço territorial tradicional se encontra, são os era um erva mate, né, que isso em todo o trabalho, que, que um, um dos recursos né, que foi um alvo de violência para... Não, não, não são ouro, né, ou seja, não são recursos naturais, minerais, ou seja, no Mato não existe ouro. Né? E existe na historiografia que, por conta disso, os Caioá era até, pós-guerra do Paraguai, não era assim não tinha muito contato com os caraí, né, por conta dos, porque tinha floresta, né tinha campo nativo também, campo natural, campo onde se encontra guavira, fruta nativa. né Então, o interessado do, dos colonizadores eram, a princípio, era é, é, erva, né, que ficou muito claro, né, erva mate, porque se assim, via um recurso no, no erva mate. Né, então um colonizadores que têm um olhar que não tinha interesse no espaço territorial, mas o alvo eram erva mate, extrair erva mate, então esse essa classe, ou seja, essa frações dos colonizadores, eles tinham ser uma forma de se relacionar com o Guarani Kaiowá, por exemplo, Ele ele para ele era importante a presença dos Guarani no local, no, no próprio território, sem forçar, sair dali, porque servia como mão de obra, né? Então, esse é um, um, um a, a relação, esse colonizador com, com os guaranis, é, um, um, é um, um modo específico, né? Porque o interesse não era expulsar os guaranis dos seus territórios, mas era utilizar mão de obra, né? E, ao mesmo tempo, acaba é, fi, é, é, mantendo a as familiares, o Guarani, os povos ali no seu próprio território, porque o alvo era o, a extração da erva. Então, esse tipo de colonização, com certeza, é um comportamento, tem de uma forma, né? Mas, na sequência, o outro alvo no território Guarani era as madeiras, né? Madeiras, todas a madeira, né? Na floresta, né? Como recurso, né? Aí já entra a abertura de... de, de da estrada, da rodovia entrada de serraria com essa chegada de acerraria e serraria e ao mesmo tempo meio de transporte, abertura da, da estrada, aí já começa a ter outras formas de, de relações com, com os guaranis. isso também são colonizadores. Então, então quando você se refere, eu sou um do colonizador, mas em, em qual classe você se, se, se pertenceria, né? Aquele da madeira, aquele do... do da, da, da, da transnacional da usina, ou, enfim, mas, ao mesmo tempo, também existiam colonizadores e os, como Comissão Nacional na Verdade, eu lembro que, na época, estava conversando, mapeando o, a, a instalação do exército exatamente no ponto estratégico de um território, né? Hoje, a atual fronteira, né, hoje, na época pós-guerra do Paraguai, onde se, se instalou o quartéis, né? E justamente num, num território, cercando um pouco o território Guarani, né? Também são colonizadores, né? Que estão lá marcando presença, né? E... Então, aí, se a, se a gente mapeando um pouco cada colonizador, essas essa frações, ou seja, outros autores chama de, de classe dominante, colonizadores que dominam, né, que que têm um certo poderes e, e com quem se todos eles se relacionaram ou se ocorria uma interação com os guaranis, com os caiaú que já se encontrava né, no, no local né. e, e cada colonizador é, é, eu eu acho assim a as formas de se relacionar marcava muito aquela aquela classe aquela frações dos caraí Por exemplo aqueles da, da, dos caraí que se envolvia na extração da erva mate é um tipo de caraí a forma de se relacionar e a ter convivência era de outras formas né? e depois chegando aí depois da, da madeira a chegada da serraria vieram muito muitos pessoas dedicado a a cortar madeira a construir a serraria né, nas regiões, e a abertura da estrada, chegando os maquinários, trator. tratores, então, e a chegada depois, o alvo é mais espaços territoriais que o... Já que não era mais o território guarani caiu não é tão montanhoso, não há montanha, né, não há muito morro, é, é, é tipo boa para agricultura e para criação de gado. né? Aí, a chegada, já depois da derrubada da, da floresta, já é final de 60, 70, o foco era mais o terra, a terra mesmo. né? A partir daí que começa outra história, outras formas de relação com os guarani o, o Os interesses. E aí aparece sempre no relatórios do Figueiredo, que o professor Antônio mencionou, aparece muito como é que o Estado é ao longo desse processo, ao longo da década, porque é, é, é, apenas um século que a gente está tratando, o trabalho, tá, eu acho, está assim, tentando apresentar de uma relação Guarani-Caiuá com o Estado ao longo de um século, né? pós-guerra, Paraguai, criação do SPI e FUNAI, até hoje. Enfim, é... é então, o, o, essa chegada da, até a abertura da estrada, introdução da, da empresa da serraria, até aí começou, sim, incomodar muito a presença, ou seja, estar no território derrubando floresta, e aconteceram outras formas de relação. E depois, na sequência, a funda, fundação do município, da cidade, que também se constituiu, ao longo do, do final de 60, 70. Por isso, a maioria da cidade do Mato Grosso do Sul tem, tem menos de 100 anos, né? 70 anos, 40 anos, se comemora né? isso oficialmente. Né? E, então, é, então, dependendo do, em que momento que surgiram cada colonizador, se amplia né? a relação também. É, e aquele que estava somente familiares, as famílias que são submetidos também a, a serviço do, de outros colonizadores caraí, como criadores de gados, a chegada de plantação de canas, vieram também de forma muito é, vulneráveis também, né sem condição também. Então, é, é com quem também os guaraninhos caiuá tiveram relações, contatos comunicações e trabalho, muitas vezes, junto, né, por exemplo, nesse trabalho da, da limpeza da fazenda, derrubada das florestas, e também são colonizadores, né, e outros colonizadores ficam chegando, é, é, eu acho que essa parte seria muito importante, né, professor, quando ampliar mais essa parte, que é importante, ao meu ver, se entender também disso, né, porque senão a gente, como fosse o caraí que ataca agora Caio, Kaiowá, mas qual caraí, qual classe, qual, é, pertence a qual frações dos, dos colonizadores que são mais agressivos, ou seja, já eram assim, são assim, serão assim, né, e porque já tem uma trajetória familiar histórica em outra região do Brasil, porque ele está uma rede de articulações com outras organizações mais radicais, com até mesmo redes internacionais, porque são uma rede, né? E político, né? Também, né? Então isso também é, é, é muito fundamental, eu acho, para se entender é, é, essa, essa a eh, ação do Estado, né? Porque o Estado, hoje, por exemplo, ao, ao, ao ler o trabalho, para mim ficou muito claro que o, os colonizadores, aquele que mais... Aquele, e justamente aquele que mais agressivo com os Guarani Kaiowá, eles também se tornaram parte do Estado, ou seja, assumiu o poder político do Estado. Né? Historicamente, uma família... O, três, quatro famílias, grandes famílias, é, é, e, e não são do Mato Grosso do Sul, às vezes tem uma trajetória em outro estado, em outros lugares, mas atua no Mato Grosso do Sul de forma muito enérgica. E, e, então, é, é, então essa, essa, essa parte que eu queria me concentrar mais, um pouco para quem, porque eu trabalho, eu trato disso também, né? porque essa composição da, da... Hoje, a diversidade do Mato Grosso do Sul é, é, é muito importante se entender, que o Mato Grosso do Sul, hoje, a trajetória, porque são muito recentes, não é tão difícil de se entender, porque um Estado que se criou, se, se ficou parte do... se dividiu né, em 79 para cá, né? Então, a partir daí é possível se entender quem ficou no poder quem estava como apenas como organizações é, é, federações coligada politicamente quem era mais politicamente uma família local que predominou em cada região desde sul em cada regiões então é possível se mapear até a, a, as pessoas as famílias e o sobrenome que recebe o nome da rua até fica como desbravadora em frente da cheia de, de, de entrada da cidade enfim a gente é possível se compreender quem era esse, esse, esse sujeito essa família e, e familiares dessas pessoas como que está hoje então, essa mesma rede né que predomina é, é, na sequência quando se criou muitos outros órgãos outro organismo do estado né quem ocupa esse organismo do Estado, esse, esse sistema, esse organismo variado que hoje faz parte do Estado, desde município, Estado e federal? Esse organismo, até no poder judiciário, né? Então, isso é, é possível se compreender é, é, a qual parte da colonizadora que ocupa esse, esse espaço de, de organismo, né? Então, isso que eu quero falar, essa parte que, que, que chama a atenção, o trabalho para isso, né, para se entender esse, essa trajetória de, de família, de organismo, né, porque o organismo, quando estou falando, é CPI, que instalou em pistoria, ou seja, administração na região sul do Mato Grosso do Sul, para lidar com Guarani-Caiuá, quem ocupa lá é a pessoa, né, uma pessoa ligada a uma família, ele que administra aquele organismo, aquele quem se instalou lá pela primeira vez como governador interino, depois o prefeito, enfim, o juiz no local. Então todas essas pessoas assim, ligadas à família que, que colonizaram o Mato Grosso do Sul, né? E, e a mesma pessoa que, que está no poder se constituiu como poder político e organizações, confederações nacional ou estadual, ou essa frações dessas pessoas, dessas classes, né? E então por isso é, o trabalho, por exemplo, na Comissão Nacional da Verdade, isso aparece no, no relato, né? Porque toda as pessoas idosas relembra da pessoa, fala do patrão, mas quem era? Falou, não, ele não morava aqui, ele morava em São Paulo. Ah, ele era de Minas Gerais, eu era não sei da onde. Então, a pessoa sabia que o, o, o patrão, ou seja, o, quem estava mandando agredir ou expulsar ou falar que a terra era dele, não era daqui, né? Era de pessoa de, de um pouco... Mas a, o indígena relembra disso, a memória, é, é, essa parte muito boa, é, é, em Rancho Jacaré tem uma pessoa, quero lembrar dele, que tem mais de, hoje tem 102 anos, ele fala muito bem, a memória inteiramente funciona bem e ele relembra de tudo, né? Até relembra quem era, como chegaram, o que falava, o que que trazia. Então, é importantíssimo essa pessoa quando relata como foi a colonização e ocupação do território, né? Relembra de todas as pessoas e até onde ele ia como era, quem, quem chegava, e como foi a última retirada dali, quem era o chefe da, da FUNAI, quem era o administrador da fazenda, quem era o capataz, quem era do retiro, ele lembra de todo dessa pessoa. Aí falar ah, aquele do retiro não era, porque ele também era. falava que era pobre, tipo, em Guarani, fala, ah, era pobre também, não era, ele fala, mandado, ou seja, colonizado, também, mas é o cara aí. Não era ele, não, mas ele estava apenas a serviço. Então, tudo isso, a memória dos Guarani Kaiowá, quando você fala com ele, recupera, ou seja, reativa, né? Que, que que é muito importante isso. Eu acho isso para qualquer área, né? Seja para a área de antropologia, para historiografia, para a justiça, enfim. E, e o trabalho, professor Lauro, que trouxe para esse trabalho todo esse relato e tentaram se resumir em espaço em um espaço acadêmico no caso da auditório da da, da, da, da FGD né em dois dias e naquele espaço é, é, fechado e enfim é, eu acho que e é claro que é um, um resumo importante é que ali foi relatado, né, e a gente tenta traduzir, eu fui um do tradutor, mas é difícil traduzir naquele contexto, né, então há uma dificuldade, sim, teve, mas eu acho que o professor se esforçou muito para trazer para esse trabalho, para mostrar que isso aconteceu, né, foi relembrada e, e reativada a memória para relembrar de todos os acontecimentos, principalmente essa parte do Estado que, que tem essa, por conta disso, tem essa dívida, né, ele vai ter que acertar com guarani Kaiowá essa dívida, porque o Estado participaram, sim, como o professor, mais uma vez, um trabalho que eu estou lendo, que mostra claramente que o Estado participou é, é, da, da, da retirada, do despejo, da... da então, isso tem que ficar claro, mais uma vez, eu, para finalizando já, eu, eu, eu quero muito que esse trabalho se finalizar, ou seja, se publicasse, falando, declaradamente, o Estado foi contra Guarani-Caió, como está no título, o Estado contra Guarani-Caió, mas tem que pagar por isso hoje, indenizar, ou reparar, ou conversar de novo, já que o, já não tem mais como se esconder, né? não tem mais como ocupar que foi ditadura militar, foi outras pessoas, o ou, ou outro, outro de outro lugar, da extraterrestre que fizeram isso, não foram nós, não foram outras, mas então, ele vai ter que assumir isso, Eu acho que o que importa esse trabalho para nós, tanto acadêmico, que é um estudo científico, é um trabalho que é, é, tem fundamento importante e que o Estado participaram através da sua agência, através da dos... pessoa ligada ao Estado, é, é, fizeram isso, né? e continua fazendo, né? e, ou seja, não para, né? isso aí não está não parado, ou seja, não parou essa, essa, essa retirada, essa, essa técnica de convencimento de que, e pior ainda que o o Pretendia e ainda pretende culpar o próprio indígena por esse problema que não foi causada pelo próprio indígena, mas foi próprio Estado, a partir da política do Estado que isso gerou. E hoje quer se livrar falando que é a culpa dos indígenas, porque indígena que não produz, indígena que está tá se tornando perigoso, esses indígenas que estão tá, tão todo mundo. É, querendo se livrar, né? o Estado tem querendo se livrar dos indígenas, mas indígenas não, não, vai, não, não vão concordar de, de, de ficar calado, nunca ficaram calados, né? e isso é, não é problema dos indígenas, mas eu acho que o Estado tem que ver com um problema para ele resolver não tentar fugir ou seja não tentar negar ou não, ignorar esse essa, porque surgiu por conta da ação do Estado né e de, o erro do Estado por exemplo isso, é, acho que é aí que o trabalho acho que é muito fundamental né que eu gostei bastante esse trabalho ao ler essa parte que que até meu professor Laro falou isso para não se repetir mais né então eu é, é, é um, um pedido também é, é, juntando a área da formação dele da área de direito ciências sociais antropologia como pesquisador como cidadão do Mato Grosso do Sul pedindo isso para não se repetir mais para não se reproduzir mais porque isso já foi tão tão ruim para o povo vamos vamos parar com isso como como chamando a atenção para isso né é, vamos buscar outros tipos de soluções possíveis já que o Estado é, é, participou participa ainda desse dessas ações então então não é particular que está fazendo isso sozinho não é uma pessoa mas o estado está lá também presente o estado está meio coligado a, a, a essas pessoas que está agredindo indígena porque antes era ou seja variadas tipo de de, de forma de, de violência aconteceu ao longo da história né, retirada e, e expulsões, ou seja, derrubada da floresta dele, que tinha o recurso, né? por exemplo, hoje o indígena o Guarani caiu, passa fome, passa miséria, pede comida, porque a floresta foi destruída dele, mas quem destruiu? O Estado apoiou a destruição, né? o Estado, esse dia eu estava comentando com o professor Levi, o Estado quer se, quer se livrar, ele, ele quer ignorar, ele quer se ficar cego, né? É, mas o Estado participou da destruição da floresta, da cabeceira do rio. O é, é, Estado confinou o Guarani Caiuá em, em reserva. Então, o Estado aparece em, as, em todas as todas ações tão agressivas e violentas, e, e o professor chama de etnocida, e genocida sim. E, e, e só que não quer fazer nada diante disso. Só quer, só quer sim, só quer falar que o Estado. Concordo que o que aconteceu com Guarani-Caiuá, que foi feito pelo outro sistema da ditadura militar. Enfim, mas, é, é, mas o que o trabalho que está trazendo para o pro programa, para nós, para todo mundo, eu acho para todos os pesquisadores, gerações aí, que o Estado não pode ser somente contra, continuar contra, mas ele vai ter que ser um pouco parceiro para resolver o problema e foi gerado por ele mesmo, pelo Estado, né? Então, por isso, o trabalho, quando coloca esse, o Estado contra os Guaranis, os Kaiowás Guarani, sim, foram contra, em parte continua sendo contra, mas ele não pode, não deve continuar sempre contra, o Estado terá que ser, é, é, buscar reparação, né, discutir isso com o povo, e, e isso é possível, porque os guaranis estão precisando, estão sem espaço, sem comida, sem sem espaço mais, todo esse espaço degradado, territoriais, e, e mas o, o Estado que sempre quer se livrar, né? Quer ignorar, quer, quer esconder isso, né? Não tem como esconder. E, e a Comissão Nacional da Verdade trabalhou nessa linha, sim, tentando visibilizar, tentando mostrar documento, relatório, e o professor Lauro, é, apesar desse, desse trabalho Em época da pandemia Do coronavírus Que dificultou, sim, a gente reconhece Por conta disso Na, na qualificação, falei no professor Lara ela Deveria ter ido a campo, mas eu entendi todo entendemos que época O tempo era em espaço pandêmico E é difícil de acessar Naquele momento Estava todo mundo com medo E, e realmente para evitar os piores, a gente se isolava assim, né, então, mas o trabalho de qualquer forma ele fluiu muito bem, né, e o professor Levi também está sempre aí conversando sobre isso, então o trabalho, essa, essa transição, e, e, eu lembro muito ano passado, né, essa transição, eu vi o tempo todo, em toda parte, em todo em toda reunião virtual, na reunião, na comunidade, lá na, em toda parte, eu vi transição, transição o tempo todo, mas aí as pessoas idosas me perguntam, o que que é essa transição mesmo? O pessoal fala tanto, né? Será que é alguma pessoa muito importante, né? Eu falei sim, ter uma transição é importante porque ainda está em transição, ele não está finalizando ainda uma, uma ação, ele está buscando solucionar algum problema, né? Existe uma demanda, mas o Estado está em transição, formando uma, uma equipe, organizando, tentando explicar para a pessoa idosa o que que seria a equipe da transição do, do, do ano passado para, para esse para esse ano, né? Mas agora quando ele mais uma vez o trabalho esse então essa parte é, é, eu acho que permanece sim essa, essa essa esse termo importante, né? Porque é isso acho que vai, vai ter que o trabalho trouxe para nós para parabenizar o professor Lauro por esse trabalho, né? Por, por questionar isso, por falar isso, ou seja, sem medo nem né, de falar isso, de que isso existe sim, mas não pode se repetir mais. Vamos tratar disso para que não se reproduza mais. Vamos ver se o Estado é, é, repense é, é, de, de forma diferente não chegar só com, chegando com, como sempre chegaram, né, armado, atirando, agredindo, batendo todo mundo, jogando bala de borracha, será que esse vai ser o diálogo? Eu acho que o Estado vai ter que mudar sua estratégia, não vai ter que, vai ter que buscar outras formas de diálogo, e, e, e seja aquele diálogo que sempre é falado, que é diálogo civilizatório, ou seja, diálogo não pode ser de forma agressiva. Não. E o Guarani-Kaiwa, como o trabalho mostra também, sempre é paciente, né? Guarani-Kaiwa sempre é, é, leva anos sofrendo, só pedindo pauzinho aqui, ali, mas tem hora que ele perde paciência, sim, né? Porque sabe que o Estado demora tanto demais e o Estado se fecha, cada vez mais se fecha, não quer conversar, e, e acaba acontecendo esse movimento de, de, de manifestação, né? E isso é entendido também na, na mídia como fosse muito perigoso esse movimento, mas está buscando diálogo, está, está, está, está numa situação complicada. Né? E, então, o trabalho, para finalizar, é, eu li, fiquei muito feliz ao, ao ler o trabalho, porque todo relatos relato que foi ali na, na audiência pública foi relatado né, ali na, na dissertação em vários capítulos mencionando também território onde aconteceu por exemplo esse dia eu estava pensando que o Marco Antônio quem que você entraria para buscar reparação justamente que está na lista aqui do professor né esse essa área né e da onde foi retirada com a participação do Estado né? o Estado que foi lá apareceu expulsou é, é, destruiu enfim é, é, mas hoje vai ter que reparar, hein? então o trabalho já mostra um pouco também a qual área que deveria ser reparada, buscar outras ações, ainda nessa nessa nesse termo de transição, mas, para finalizar mesmo, agradecer mais uma vez pela atenção, Isso, então eu peguei essa parte para destacar a parte do trabalho, eu sei que o trabalho trata de outras, de outras tema também, que é muito importante em, em em, em diversa área de conhecimento, por ser, o seu lado, área de direito, né, que eu domino pouco também, mas eu aprendi também muitas coisas, o termo jurídico, autores, eh, referência importante, né, mas sou da área de, de educação, da área de educação e também da de antropologia, e, então, é importante fazer esse, essa conversa, esse, esse diálogo, sim, né, e enfim, acho que isso eu estou falando, professor, para você falar um pouco dessas, dessas classes que ocupam o organismo do Estado, ele vai ter que conversar, porque quem está no poder judiciário são do, são colonizadores que estão lá dentro, como o próprio senhor mencionou no seu trabalho. Quem está no organismo é, é, público, no Ministério Público, na, na no organismo municipal, no Estado então todo esse espaço do Estado, do público, do Estado se encontra oriunda da colonização, não do colonizado, ou seja, é, é muito é muito raro você encontrar um colonizado lá no, no, no espaço do Estado, ou seja, do poder do Estado, no poder de, de decisão, né? E no, o, o, o colonizados, ou seja, os indígenas como dominado, colonizado ou como como agredido ou ofendido, não é ele que se encontra no poder do Estado. O próprio colonizador é que se encontra nesse espaço de poder. Em três poderes, ou seja, em quatro poderes, tanto legislativos, executivo, judiciário e ministério público. Então, esses, eles que se encontram nesse espaço, os colonizadores. Por isso que eu, falando, quero que te ouvir o que você acha dessa parte Onde que se encontra colonizadores? Então, não sei se eu estou sendo claro a minhas questões, mas... Então, por isso que eu chamo a atenção para que ele busque diálogo com os, os Guarani-Caiuá, que, que o próprio trabalho, o título, mostra que ele hoje é contra nós, né? Claramente. Mas a gente não quer que ele continue estado contra nós, Guarani-Caiuá. A gente quer que um diálogo e busca de soluções. Muito obrigado. Muito obrigado, Dunico. Nico. É uma ótima contribuição, uma muito muito legal, pontuou várias coisas, né? Obviamente não vai dar para o Lauro reagir a todas, né, Lauro? Que a gente tem um tempo meio apertado, mas tem essa questão, por exemplo, da diferenciação dos vários tipos de é, de caraí, né? E como eles estão engajados com as diversas, vamos dizer diversas ondas, né, de, de de avanço sobre o território indígena aí vai Guarani no sul do estado e, e aí você bom e outras questões também que ele pontuou são muito importantes você vê em qual que você consegue é, aí num tempo mais ou menos curto né é, responder eu, eu, bom muitas questões vão ficar para pensar depois né <risos> para pensar para trabalhos futuros mas fique à vontade Lauro muito obrigado eu vou tentar ser bastante breve e em primeiro lugar dizer que é uma honra Tonico tê-lo com tê nessa banca. A sua participação, assim, é, honra, engrandece, é fundamental para o desenvolvimento desse trabalho. Inclusive, as suas considerações na banca de qualificação foram fundamentais. Então, assim, muito obrigado por ter aceito, ter lido, e, e, e aprendi muito com seus comentários e aprendo sempre. É, o senhor coloca destaque alguns pontos que eu também acho nevrálgico do trabalho, né? Primeiro, a situação do, do Estado, a participação do Estado brasileiro nas situações de violência, abuso e violação de direitos humanos né, praticados contra os Kaiowá e Guarani. É, isso está presente nos testemunhos dos indígenas, nas audiências públicas e também nos documentos levantados nos estudos desenvolvidos pelos pesquisadores, né? Isso é, foi uma das intenções, foi chamar justamente A atenção a isso uh, E também o fato de que uh, Mesmo com uma substituição formal Da política indigenista uh, Com a Constituição de 88 né, Com essa ideia de De De, uh, de do reconhecimento da sociedade nacional como sendo multiética, pluricultural, etc., a gente tem que tomar cuidado sempre com o, o, o fato do Estado não assumir as suas responsabilidades. né? Como o senhor bem coloca aqui, ele estava participando da, da, da criação de uma situação ah, que levou os indígenas a uma extrema vulnerabilidade e ele é responsável por tentar reparar a situação. né? Com certeza. Isso é um dos, dos objetivos do trabalho, mostrar isso. Outro ponto que o senhor coloca, que eu acho bastante importante, é destacar que esse processo de colonização é um empreendimento extremamente complexo, que nós temos a tendência a simplificar. Como bem colocou o professor Antônio Carlos, essa ideia de Estado, né? essa concepção jurídica do Estado... Extremamente simplificadora, extremamente padronizadora, mas na verdade não tem, não, não é assim. Né? Igual a ideia de caraí. Uh, e, e, e o senhor coloca bem essa situação de, de, de que uh, essa homogene, homogeneização ela é nociva. Né? Toda, uh, toda generalização, toda simplificação é, a princípio, um erro. E é importante que a gente diga quem é esse Estado, quem é esse colonizador caraí. aí. O senhor tem toda a razão, né? Então, enquanto colonizadores, existem os empresários, os militares, os fazendeiros, os camponeses, os servidores públicos, os religiosos, os professores. Meu pai veio a, a Mato Grosso do Sul em 76 para trabalhar como professor de geografia, no Antigo Seúde. Ele também não seria um, um colonizador? Só que, obviamente, um colonizador não é equiparado ao outro, e as relações que se estabelecem com os indígenas também não são as mesmas. Isso, isso o senhor tem razão, eu tenho que dar destaque a isso e, e, na medida do possível, explicitar essas complexidades. Especialmente no fato de que a situação de guerra em que nós nos encontramos, eu acho essa ideia de guerra muito importante para compreender o momento que nós nos encontramos, e é um momento histórico, é, é anterior também, ah, ou, né, onde começa e onde termina essa guerra, ela não é entendida, e não deve ser entendida, como bem aponta o professor Antônio Carlos na sua obra, como simplesmente uma devastação, um entendimento de destruição, mas sim numa situação que alianças são criadas e recriadas. né Então, a... a, a identificar quem são esses colonizadores caraí, quem são esses agentes do Estado, e qual relação que eles estabelecem com os indígenas de parceria, de aliança ou não, é fundamental. Né? É, é algo que eu preciso me atentar cada vez mais fugindo dessas simplificações. E, por fim, esse ponto que o senhor coloca de, de que os próprios colonizadores, geralmente os mais agressivos, são os que tomam ou a, a, tomam conta, ou assumem parte do Estado, isso, para mim, é muito interessante. É, isso é, é, é, evoca aquilo que o Marx dizia em relação ao de classe, que o Estado, na verdade, é utilizado pelos pela classe dominante burguesa de modo a, a, a preservar o status quo e, e preservar a dominação sobre a classe do proletariado. né? Ah, e aqui também pode ser pensado algo similar, quem, quem assume os poderes do Estado não é o colonizado é o colonizador por exemplo numa da, dos casos salvo engano que o professor Levi fez parte e discutia se uma, uma uma expulsão um esbulho territorial uh, dos indígenas da sua terra que era de um ex prefeito vendido por um ex juiz de direito e, e, e, e o está assim uh, quem são essas pessoas que estão estão por trás e que assumem as posições de liderança e de governo do Estado, né? É, é algo a, a se pesquisar e, e dar a devida atenção, e eu acho que é isso, né? Eu agradeço imensamente, Tonico, todas as considerações, mais uma vez, fundamentais para o trabalho, e vou tentar aqui ajustar a, na dissertação todos esses pontos que o senhor colocou, tá? Gratidão, muito obrigado. Muito obrigado, Lauro. É, Tunico, você está satisfeito com a resposta, a sua arguição? Sim, professor Levi, exatamente, isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Tunico, mais uma vez, né? Acho que, bom, inevitavelmente, ficam muitas questões para depois tentar resolver, né? Mas depois a gente vai dando um jeito, né? Bom, agora a nossa última arguidora, né? A professora Simone, que é do nosso programa. É um prazer imenso uh, uh, receber a Simone. Ela já deu uma contribuição muito efetiva, na, tanto quando você fez a disciplina, como também na, na qualificação, né? Agradecer também ao Diógenes, que não, está preso, não estava, mas estava o suplente, né? que fez parte da qualificação e também contribuiu muito né, na discussão, principalmente nessa questão de, de tornar se antropólogo, né, Ele pegou muito, no, pegou muito nessa questão, acho que foi muito importante. Bom, Simone, fica à vontade para usar o, o tempo para fazer sua arguição. Obrigado. É, gratidão. Bom, olá a todos, todos estar aqui depois de ter estado em tua recente qualificação, Lauro, é uma vez mais aprendizado. Então, gratidão, gratidão ao Manuel, ao Levi, é, e ao professor Antônio Carlos, ao Tonico, que me antecederam, que enfim, né, também é, só aumentaram a aprendizagem, né? Bom, Lauro, querido, é a, a minha singela arguição, eu teci sob formato de carta, carta-correspondência. Né? Lembro-me, pressuponho que você também, de como cada um de nós com 40 anos ou mais, foi socializado na escola, ou socializada, com as aulas de português sobre esse padrão de escrita, a carta, destinada a alguém com quem se tem certa proximidade nossa proximidade se dá, quiçá, na maneira como o direito nos atravessa, tanto quanto o encontro com a antropologia. Seja como for, me rendi ao estilo carta, inspirada em uma das bancas de qualificação mais tocantes, que eu vivenciei no tão doloroso ano de 2021, a banca de qualificação é do trabalho de mestrado da Marcela Ribeiro, que foi composta por cartas. Marcela, orientada, ou orientanda de Harrison, quem também, como você, está cursando o nosso mestrado, e também como o Jefferson, na antropologia, já tendo vivido o ritual de passagem do mestrado e do doutorado em outra área. A antropologia cativa. Não sem dores, porque descolonizar-se dói. E é uma tarefa infinda. Digressões inclusas, eu vou partilhar contigo, e não só contigo, né, as minhas afetações através de alguns destaques que vão espelhar, né, é, de certa forma, a minha, a, minha, a minha perspectiva. De certa forma, não, totalmente a minha perspectiva aqui. Algumas vão soar repetições né, frente à, à fala, de Antônio e de Tonico. A principal das contribuições da tua dissertação, Lauro, é ela em si, pois simboliza o término do teu mestrado junto ao Pepegante, cujo início se fez quase simultâneo à emergência da pandemia da Covid-19. Brasil adentro, mundo afora. Né? Importantíssimo a gente não esquecer, repetir, repetir. Você iniciou as aulas presenciais no PT Gandhi, em março de 2020, e logo em abril as aulas presenciais foram suspensas. A época pela reitora, reitoria, uma delas foram duas, interventora que esteve, estava na gestão da UFGD, legado do ex-presidente, o genocida do Bolsonaro. Portanto, Laura, se uma das marcas indeléveis da antropologia e seus fazeres etnográficos, conflui para a importância que nosso corpo e nossos afetos apresentam para a produção do conhecimento que parimos, a ausência da implicação dessas condicionantes somadas, né, é, ou somada, porque são as ausências ao coronavírus, tornou a tarefa de continuar o mestrado para muitos de difícil realização. Então, esse é o principal e o primeiro destaque que eu faço? Subline, então, os recortes do teu trabalho de campo, que se fizeram, sobretudo com documentos, também face à emergência da Covid-19. A CNV no Brasil, a Comissão Nacional da Verdade no Brasil, e sua passagem por Dourados, nos idos do primeiro semestre de 2014, é arquivo que contém, como já foi dito, inestimáveis documentos. Eu estive lá, e é através desses documentos por ti contextualizados que somos levados e levadas a outros que, com tais eventos, mantêm estreitas ligações. Vou as tuas descrições destacando um trecho na página 126. A aspas, as aspas que você abre no seu texto. Então deixa eu seguir com a minha fala, tudo tem um início, a gente não pode ir direto, existe o código penal e nunca foi usado para um criminoso que matou um índio, fecho aspas, palavras de seu Jorge, após soar ter sido interrompido pelas perguntas com tons investigativos de Maria Rita Kel, que representou, como a gente já, se já contextualizou, é, a Comissão Nacional da Verdade, na condução das importantíssimas audiências públicas ocorridas em Dourados no período de 2014. Volto às suas palavras, abro aspas, às as suas palavras, sem remissões, né, a outras palavras. Tentativas também de enquadrar a narrativa dos indígenas no modo e no conteúdo que lhes era esperado e requisitado, aconteceu. Por exemplo, durante a fala do seu Jorge, há uma interrupção feita por Maria Ritaquel, solicitando que ele oferecesse um caso. Ofereça um caso, abro aspas, a tua remissão literal a Maria Ritaquel. Eu queria saber se você tem um caso para contar, porque eu preciso levar alguns casos. Eu concordo com o que você está falando, mas se você tiver alguma história para contar, eu levo aquele caso, entendeu? Fecho aspas. Eis as malhas, tramas, percorridas por ti, numa imersão de exercício etnográfico em ou com documentos. Essa é outra das contribuições trazidas em sua dissertação. Se a pandemia tornou mais referenciada a etnografia que se faz a partir da imersão, em, abro aspas, aldeias, arquivos, fecho aspas, para me referenciar a uma das nossas comuns referências, Sérgio Carrara, ela não foi criada a partir da pandemia covidiana. Recria-se sobre o mantra de que se faz etnografia também lendo etnografias. penso aí algo que você escreve na página 24, penso dois destaques, abro aspas. Os documentos possuem uma força social própria, com pesos e poderes distintos e operam ativamente para a produção de mundos sociais. São os artefatos, como já foi dito aqui, de documentação que atestam, afinal, as realidades sociais construídas ao dar-lhes um estatuto de verdade. Elas afetam corpos, mentes, relações especialmente dos sujeitos que se encontram imersos nos processos sociais de sua produção. E aí você continua. Assim, citando outra referência nossa em comum, né, Adriana Viana, afirma que a compreensão dos documentos como peças etnográficas implica tomá-los como, abre aspas, as literais referências de Adriana Viana, construtores da realidade, tanto por aquilo que produzem na situação da qual fazem parte, quanto por aquilo que conscientemente sedimenta. Fecho aspas. Produzir sobre os atravessamentos da antropologia, Lauro dói. Esqueçamos a neutralidade e a imparcialidade tão repetidas no metia dos operadores do direito, porque não há conhecimento antropológico e etnográfico, não só, mas, né, que prescinda da nossa subjetividade. O que tanto é escrever em primeira pessoa do singular, esta, longe de ser o exercício de articular o eu com respectivas concordâncias verbais, nominais, pronominais, está longe de se esgotar nas regras gramaticais da língua culta portuguesa. Eis o que se torna um item dentre os capítulos do teu trabalho. Segundo se chama, abro aspas, o colonizador apedeuta, se achou aspas, ao buscar no dicionário, descobrir que apedeuta é ignorante, grosso, grosseiro. Pois, nesse capítulo que você adjetiva o colonizador de ignorante e grosso, contigo se incluindo e com os cuidados, do que Tonico aqui ressalvou, né, ressaltou né, com os cuidados, com as homogeneidades, eu destaco a correlação que teci conduzida por ti entre o fazer antropologia social com uma espécie de psicanálise social, redundâncias inclusas. Para ilustrar a complexidade do escrever na primeira pessoa do singular, o eu não ensimesmado, você o faz expondo na página 29, nota de rodapé 33, os conselhos do nosso querido colega do Pepegante, Maquiel aqui no Valente, nos diálogos com você estabelecidos. Abro aspas. Maquiel me convenceu. Me convenceu da necessidade de levar a sério a reflexividade e não ter medo de me expor enquanto autor. Ele, é exemplo de outros antropólogos indígenas, sabe muito bem que duas etnografias, mesmo sendo feitas sobre o mesmo, abro aspas, objeto de estudo, fecho aspas, compartilhando do mesmo campo de trabalho e os mesmos interlocutores, levam a resultados muito diferentes pelo simples fato de que os autores são diferentes. A apresentação da autoria no texto não é um capricho, termina você dizendo mas uma necessidade, fecho aspas. É encantadora a maneira como você expõe a pessoa, quem te lê, Lauro, sobre a tua tomada de consciência que se faz dissertação em antropologia, a meu ver, indissociável do que acabei de falar, isto é, e também do que já foi falado antes de mim aqui, do estatuto da subjetividade de quem pesquisa para o fazer etnográfico. É a partir desse conhecimento científico tão essencial, a antropologia, nessa região necrobiopolítica biopolítica do agropop como sendo tudo do estado de Mato Grosso do Sul, que você, de larva, se torna borboleta, metamorfoseando-se, também é nome de um dos subitens de um dos seus capítulos, na produção de um trabalho que a valoriza, que atribui valor também à antropologia, na sua pluralidade. Sob o crivo analítico dos referenciais antropológicos e seus diálogos inter-transdisciplinares, você disseca momentos dos rituais da Comissão Nacional da Verdade, quando aqui esteve, e aí eu repito para quem está né, chegando agora, fevereiro e abril de 2014, para também se questionar enquanto colonizador em distintos sentidos. Portanto, você disseca contextos produtores e reprodutores do poder judiciário, Lauro, e suas engrenagens sendo quem você é, não sem se implicar. Isso está longe, como já foi dito aqui antes, está longe, Lauro, de ser pouca coisa, especialmente frente aos teus objetivos com esse mestrado. É inspirador a tua gana que transborda nas teciduras dos diálogos que você estabelece com as etnografias locais da etnologia indígena sul grossense não só, mas estou me centrando aqui a essas, que são referências regionais, nacionais e internacionais. Trincheiras que acá fazem sangrar, nos sangrar, sangrarmos full time. Isso para que percebamos que viver nessas trincheiras, para quem se implica nessa condição, é no mínimo testemunhar uma, abro aspas, Guerra de Conquista Permanente, fecho aspas, que é a expressão que você toma de Antônio Carlos de Souza Lima, né? é, no clássico, um grande cerco de paz, poder cautelar, indianidade, formação do Estado no Brasil. Sigo por entre outras afetações. Na figura 7, na página 109, você faz, você faz menção, uma vez mais, a Neymar Machado de Souza. Neymar é citado por ti como coordenador do evento e um dos servidores da UFGD, que esteve envolvido com a vinda da Comissão Nacional da Verdade e sua grande importância para Dourados. E o grupo de trabalho que é intitulado, abro aspas, da CNV, Graves Violações de Direitos Humanos no Campo, ou contra indígenas, fecho aspas. Neymar é por mim conhecido, desde fins de 2017, sobretudo como semi-colonizador, pelos assédios, incluindo sexual, por ele praticados de maneiras redundância inclusa, perversas contra estudante indígena da Faíndi, que resultou em 2022 na sua exoneração. Oxalá. As trincheiras aqui são inúmeras e estão por todos os lados, loci, locus, também entre supostos parceiros de luta. Lauro, você está na ponta da educação superior universitária, que forma, formata a maioria dos operadores do direito que reproduz essa engrenagem de moer gente. E não só Eis a importância do teu metamorfosear-se na condição de docente, pesquisador da UENS, não só, que vive em meio, e quando eu falo nem só, não só, é, não, não remarco isso por ser pouca coisa, é porque há é mais, né? que vive em meio a esse locus prene de trincheiras. Chego de onde não saímos, e a tua leitura me conduziu a isso, ao genocídio o novo, de novo. E aí, querido Lauro, foi reenergizante te ler dialogando com Débora Duprat e Luiz Eloy Terena, por exemplo, na página 228, justamente onde sentidos sobre genocídio são esgarçados. Abro aspas. Conforme afirmam Débora Duprat e Eloy Terena, Ocorre genocídio em relação aos indígenas no Brasil, e especificamente em relação aos caiuá aos e guarani, na medida em que o Estado se nega ou se omite deliberadamente em demarcar as terras indígenas e, por consequência, impõe condições de vida capazes de levar à sua destruição física. Fecha aspas. Sua dissertação, e já caminhando para as reticências finais será material que usarei nas disciplinas que tão logo retornem de afastamento, ministrarei para a graduação no curso de Direito da UFGD, mais especificamente, Criminologia e Teorias da Personalidade e Antropologia e Sociologia do Direito. Tua pesquisa traz informação qualificada, porque expande sentidos, mostrando didaticamente, por exemplo, para quem atua no contexto jurídico e que foi engessado pela ortopedia moral de uma graduação no direito, que é a minha também, né? E aí, sem desdenhar, né? É, que as canetadas atravessadas por esse discurso matam, mas também produzem resistência. Resistem por dentro da própria engrenagem estatal, como temos acompanhado né, no Ministério dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, na Secretaria Executiva do Ministério. Luiza Eloy Terena, Joênia Wapchana, na FUNAI, Célia Chacriabá, na soma da ainda diminuta, mas existente e reexistente, resistente bancada do COCAR. Você tece sua dissertação se tornando professor que quem tu és em movimento de desrepensações, lá. nessas trincheiras desse estado por essência indígena, e aqui reproduzindo, reiterando, o que você faz belamente no teu texto, né? as palavras de Meliá. Né? Este é um Estado indígena. Finalizo com uma citação de clastres sobre nós e eles, nós e os outros, sobre os massacres e as insurgências. Abro aspas. A desgraça se engendra na imperfeição do mundo, porque de todas as coisas que compõem o um mundo imperfeito, pode-se dizer que são uma. Ser um é a propriedade das coisas do mundo. Um é o nome do imperfeito. Em suma, resumindo a virulenta concisão de seu discurso, que diz o pensamento guarani? Ele diz que o um é o mal. Fecho aspas e gratidão uma vez mais, esperançando, né, ter podido somar, né, gratidão a todos. E parabéns. Muito obrigado, Simone. Bom, Lauro, aí, bom, são inúmeras questões, né, novamente colocadas aí, e contribuições enormes, tá bem? Aí você pode ver como que você organiza aí para fazer uma resposta à erguição. à vontade. Querida professora Simone Eu não sei se eu fujo do protocolo É que eu me emocionei muito Nessa leitura dessa carta Coisa que eu não costumo fazer Eu sou meio durão E eu, eu não sei nem o, o que comentar é, Foi uma transformação é, Foi uma foi, é, a, a antropologia, para mim, foi algo transformador. Doeu muito, mas eu me deu muita alegria também. Porque eu conheci pessoas maravilhosas é, que tornaram possível essa transformação e a realização desse trabalho. A, a, a começar, aos meus orientadores, professor Levi e Manuel, aos professores do, do Pepegante, que foram, assim, muito generosos, o professor Aline, a Beatriz Landa, a professora Célia, a professora Ismael, a Juliane Baso, a Rosa, e os meus colegas, né, o Maquiel, o João Victor. Então, assim, quando a senhora traz essa carta, uma história se faz e, e por coincidência veio também do meu filho e, e eu só sei que eu entrei uma pessoa e saí outra. e Eu sou eternamente grato a todos vocês por por essa transformação e esse outro é com certeza muito melhor. Eu não, não tenho mais o que falar, Levi, peço desculpas por isso. Muito obrigado. Não, muito obrigado. É, Lauro, acho que está tranquilo, não sei se a Simone queria fazer mais uma, alguma fala, Simone. Tranquilo? É, eu nem achava que o, o Lauro ia me dar o, o privilégio de escutá-lo nas afetações, né, a gratidão. o bom então tá ótimo é bom agora nós temos que partir para avaliação né é, normalmente o protocolo é fazer isso fechado o que que vocês acham a gente cria um outro link o, o manuel se dispôs aqui mandou mensagem para mim se desponta criar um outro link para a gente conversar vocês acham que é necessário Antônio Simone do Nico olha eu, eu isso depende mais de vocês do que de mim <risos> É, eu, vocês é que sabem o que é necessário pela instituição, é o procedimento. É. Simone, o que você acha? É, eu, eu, eu acho que é possível subverter, né, Levi? Né? Me parece que a aprovação, ela, a, ela não é algo que esteja em questão né, pela, pela, pelas falas, né? Então, uhum. enfim, acho que cabe, poderia caber né, é, a subversão. É, eu, por mim, perfeito. Se pela instituição não tem problema, eu acho que eu, inclusive, já declarei que achava que estava mais do que cumprido o que era necessário é uma dissertação de mestrado, né, que já tem um bom caminho aí. Eu penso em, em diversas coisas que a gente falou hoje, pensando em termos de uma possível publicação, né, tá ótimo. Então, a gente podia fazer uma rodada, né? Uma rodada, cada, cada um dos membros da banca poderia falar um, um pouquinho, fazer uma apreciação mesmo é, pública aqui, né? O que você acha, Simone? Tranquilo? Eu, eu acho que é prescindível, né, Levi? Porque as falas já estiveram é, recheadas né é, de... De argumentos é, sobre é, a importância do trabalho do Lauro. Né? Então, enfim, eu acho que a aprovação né, prescinde da gente precisar voltar a dar uma rodada. Né? É, eu acho que está é, dada, então, isso... né? A menos que o Tonico é, é, discorde, mas acho que não, também falou. Eu acho que é, talvez valesse a pena ouvir vocês dois, né? você e Manuel. É. Então, eu queria ouvir um pouquinho o Tonico e o Manuel também. Tonico, você poderia falar? Depois o Manuel pode falar um pouquinho para a gente. Tá, tudo bem. Então, Bra... então, mais uma vez, quero agradecer muito. né? É, para mim, é, cada dissertação lida é sempre um. aumenta. A, a minha posição crítica, ao mesmo tempo, constru, construção também, né, e isso é muito importante que, por ter me envolvido na, na leitura da dissertação do professor Lauro, mais uma vez, nesse final do ano e ao mesmo tempo início do ano, exatamente no, no contexto em que se trata da transição de, de nova gestão do, do governo atual, né e a gente finalizou, acho que foi no dia 22 de dezembro, bem na época da véspera de Natal já, falando da transição de E então eu, eu para mim é um trabalho que que eu participei, né, desse até mesmo não, não, não imaginava que ia se, se tornar uma dissertação, né, porque na época a gente estava fazendo trabalho, e já que estava por aqui escrevendo, e me envolvi também, e hoje eu vejo me vendo um pouco também no trabalho, né, de, de como parte da... Porque eu me envolvi lá, como já falei, como tradutor, como fui atrás das pessoas, que quem deveria prestar depoimento ou relato, né, dos, das ocorrências, na época da emoção de Rancho Jacaré para Bodoquena e Jaguapiré e outras então hoje eu vejo assim essas pessoas mas eu comentei que ele nem tão sabendo né as pessoas mas eu já falei com o pessoal que tem uma dissertação de aparece todo aquele depoimento eu falei com o título né? conheci com o Tito mano Ricardo né? Ah, é, lembra que a gente foi lá, mas está se tornando um, um pesquisador, está analisando esse trabalho. Então, ele ficou, um, ficou assim, feliz também ao ver que o relato que ele prestou e outros demais que participaram também se sente um pouco não esquecido, né? Eu acho que isso é importante, né? E, e a Comissão Nacional da Verdade também e eu tinha até me comunicado um mês depois com é, é, Rita, né, Itaquel. depois também parei de me comunicar, porque sumiu também, não é que sumiu, deve ter feito outro trabalho, mas hoje a gente encontra, por conta desse trabalho, por conta da, da, da temática, a gente, eu mesmo, foi um grande prazer rever aqui também o professor, Mar, é, professor Antônio Carlos, né, Faz tempo que eu já se senti essa Faz um tempo que a gente não vê, não se vê, né, Antônio? É Por conta desse trabalho, a gente acabou se revendo por aqui virtualmente, mas é importante lembrar, graças ao professor Antônio também, eu estive no museu desde início até o final, até hoje a gente sempre se encontra nesse trabalho já, na época como aluno, depois como orientando, depois como co-orientador, foi passando, e hoje, como parte da banca, para mim, é, um, é, é muito significativa fazendo essa parte, né, que foi aluno, o professor Levi também, né, que foi aluno, foi interlocutor, a gente fazia vários tipos de comentários sobre a gente. hoje eu me encontro como, me encontrando também na mesma posição, como professor, isso importante para mim também. Só quero registrar isso e, e por conta desse trabalho do professor Lauro também, que ele é professor da UEM hoje eu acabei de ser chamado para dar aula na UEM, né? então o professor da UEM também. Né? Então, então, então isso é muito importante para mim e a professora Simone também várias vezes já viu o trabalho, ela se encontrou. E esse movimento das Cunhangue, né, a gente sempre está na luta, acompanhando. E, enfim, é isso, né? É, tem muitas coisas, mas eu também fiquei muito feliz por ter lido esse trabalho, né? Um trabalho importantíssimo, né? Para, principalmente para discutir o Estado, né? porque hoje acho que a pauta vai ser esse mesmo, né? está sendo como pauta contemporânea, né? e o Estado, o que deve fazer, e o professor Lauro já é indicado para participar desse debate, né? e, como professor, como pesquisador desse, do, do Estado. Né? Eu acho que isso vai ser uma retomada de debate que até que ficou paralisado na época, né? porque a ideia era essa mesmo, né? que começasse discutir como que o Estado deveria reparar ou indenizar, a gente pensava em muitas coisas, e hoje acho que é uma retomada desse debate, mas o professor Laura vai ter que participar desse debate. Mas é isso que eu quero registrar aqui, abraço forte a todos e a todas, e ficamos por aqui e seguimos na luta, né? Muito obrigado. Tonico, muito obrigado, muito, muito emocionante sua fala também, para todos nós aqui. É... Manuel, poderia faz, fazer um comentário também para a gente aqui? Claro. Bom, eu não vou cometer a, a indelicadeza de parabenizar o mestre Lauro, porque o presidente da banca ainda não declarou o resultado, mas eu parabenizo o quase mestre Lauro uhum. por ter realizado a pesquisa em meio a tudo que a gente passou em termos pandêmicos, enfrentando pandemias, enfrentando pandemônios, eu acho que isso é muito digno de nota, isso já foi falado aqui, e eu acho que é importante reiterar. É por ter atravessado também problemas de ordem pessoal, é, que, enfim, não cabe aqui, pelo menos de minha parte, fazer uma exposição a respeito, mas a gente sabe tanto que esses últimos anos, eu, pelo menos, a banca aqui, na sua maioria, sabe tanto que esses últimos anos foram difíceis. É, o professor Lauro, que é meu colega de, de docência dentro da UEMES, é um pesquisador dotado de plena autonomia intelectual. Então, os maiores méritos do trabalho são teus. É, o que eu busquei fazer, auxiliando o Levi como orientador, como orientador principal, foi justamente apontar alguns caminhos, trocar algumas ideias. É, e me parece que o Lauro percorreu esses caminhos de uma maneira, de uma desenvoltura muito grande, com uma profundidade também muito, muito interessante. Nós, que temos a nossa formação inicial nas ciências jurídicas, quando a gente se propõe a pesquisar e atuar junto a povos indígenas, isso demanda uma desconstrução constante, então, bem-vindo a, a, a isso. Isso é só um primeiro passo. Eu queria também aqui... Agradecer ao Levi. Eu fui buscar aqui na memória, eu não completei eu, as minhas orientações de mestrado. O Levi não enche em uma mão ainda. É, eu estou recentemente na universidade pública, vinculado ao programa de pós-graduação, e para mim, assim, é uma honra muito, muito grande ter compartilhado com você, que para mim é uma das referências, é uma das grandes referências na etnologia Guarani-Kaiowá. Para mim um aprendizado e, assim, uma felicidade uma honra que não cabe em mim. Então, compartilhar essa tarefa com você, para mim, na verdade, foi uma, uma possibilidade, uma oportunidade de honrar o aprendizado. E integrantes da banca, tanto aqui presentes hoje, Antônio Carlos, Tonico, Simone, e ao Diógenes também, que esteve conosco na, na qualificação, os agradecimentos é, mais profundos também por essa possibilidade de aprendizado. Eu acho que as bancas são o momento mais prazeroso de minha parte na academia, Onde a gente tem a oportunidade de dedicar algumas horas e discutir é, um tema específico bem delimitado, principalmente com excelentes trabalhos como o que o Laura apresenta. Então, só agradecimentos e parabenizar ao quase mestre Laura. Muito obrigado, Manuel. Bom, retomando, a, começando a fala por onde o Manuel é, terminou, né? então, eu acho que cabe. É, a mim, né, é comunicar, né, oficialmente, né, segundo o protocolo, né, é, é a aprovação do seu trabalho, Lauro, muito parabéns, e, então, acho que, é mestre em antropologia, né, e, e destacar também o seguinte, que a qualidade do trabalho do, do Lauro, eu também, para o orientador, não, não cabe fazer avaliação, né, que você está sendo é, mais a banca, né, mas, assim, a, mas vocês apontaram várias qualidades no trabalho dele e eu acho que isso, isso como o Monel colocou, é, deriva da autonomia intelectual, da formação sólida que ele tem no campo do direito e, principalmente, da, da disposição e engajamento com a antropologia. Né? Esse, esse é um projeto que ele abraçou e, e com toda a força, né, com toda a dedicação, e, e fez esse trabalho... É um trabalho que eu considero muito bom, um trabalho excelente. E, o, e, assim, é claro que é um trabalho que, embora o mérito é, é do Lauro, né? ele que escreveu, ele que fez a pesquisa, né? ele que redigiu, mas que incorpora a contribuição de muitas pessoas, de todos nós que estamos aqui né? na, na, na, na, na banca, porque ele dialogou muito com o Tonigo, dialogou muito com o trabalho do Antônio, né? e o trabalho da Simone, do, do Manuel, né? então, eu acho que e as nossas, destacar também que as nossas conversas de orientações, de orientação, uma boa parte delas feitas, os três juntos, né, é, eram, eram diálogos entre iguais, né, assim, os, os três se colocando é, sobre, se dedicando à compreensão desse, do, do tema que ele estava, é, o melhor caminho, né, para que a pesquisa dele poderia seguir, até porque eu, ele já tem uma experiência como pesquisador que se equivale à nossa, né, então a gente é, tinha essa relação, acho, e foi muito bom, Laura, eu aprendi muito, dizer que, embora eu possa ter um, um, um certo domínio, de trabalho há muito tempo com a etnologia é, Guarani, mas não conhecia esse campo do direito, tinha uma noção muito vaga sobre essa questão do direito, né, que você trabalha. Então, foi uma oportunidade que eu tive junto com você, de aprender mais, e também junto com o Manuel, que é especialista nesse tema, né? Então, agradecer a todos vocês, e muito é. obrigado. Uhum. Isso. Uhum. Muito obrigado. Alô, então. Bom, então a gente encerra, né? Agora. Se quiser fazer uma fala final, Lauro, já que você é o, o, o principal agente aqui dessa sessão. Imagina. É mais uma vez só agradecer as orientações, professor Levi, né, professor Manuel. E, e, e os professores que gentilmente participaram dessa banca, eu aprendi muito com todos os comentários: professor Antônio Carlos, professor Tonico, professor Simone e, e todos os demais colegas e professores do Apegante. Muito obrigado mesmo. É só agradecimento. Tá? Obrigado. Lauro, parabéns. Parabéns, Evi, parabéns, Manuel, Simone, parabéns. Nico. Parabéns a nós, é um trabalho muito importante. Uhum. Obrigado. Parabéns. Parabéns, muito obrigado a todos. Obrigado. Todos. Tchau. Tchau, tchau. tchau.